Olá, a todos. Ei, hey. Lucas, fala, Eu povo. Quero... Regina, tudo bom, queridão? Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todos, todos. Ei, hey. Elza, ó, oh. hey. a gente tá! Lucas. Tava. Fala, povo, Regina. <risos> Tudo bom, queridão? Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Bem deixa eu todos. calar esse outro lado ei. que está... Elza! Falando o meu convido. Ah, a gente está. Pronto. A Elita, agora você cuida do Facebook que está transmitindo aqui. Ah, e a gente começa conversa. Primeiro, muito obrigado a essa participação, né? Quer queira, quer não, estar aqui, fazer o Centec, mais uma vez, para mim, é muito importante. Ele tá no ar, já desde 2007, e sempre com pessoas maravilhosas ao meu redor, muitos uh, repetentes, eu acho que é aqui que a gente pode falar de repetente sem ter problema <risos> mas são pessoas que realmente contribuem cada vez mais, né? não só o comitê científico, que ainda tá faltando mais uma série de pessoas, mas com as pessoas que realmente apostam na gente e acreditam em todo esse evento que é realmente o Ciantec. Centec, Centec para quem ainda não conhece, Congresso Internacional em Arte, Novas Tecnologias e Comunicação. Uh, ele nasceu em 2007, nas colmeias lá da USP, e foi uma loucura lá. Eu estava terminando o meu... Nem Tinha acabado de terminar o meu mestrado... E a gente resolveu fazer ali mesmo, porque o programa precisava de mais coisa e estava fazendo cada vez mais, e está crescendo. Hoje tem muita gente do PGHA aí, aparecendo com a gente, participando, tanto como mestrando, como doutorando. A professora Elza, que está aqui também, para ilustrar isso perfeitamente. E nessa edição do CENTEC, a gente fala um pouco do que é essa comunidade, do que é viver nesse meio, vamos dizer, outros meios, <risos> uh, que é a nossa contemporaneidade. Quer queira quer não, a ideia de política, de dois, três anos para cá, ficou meio Minto, bem mais tempo, mas dois, três anos para cá, começou a ficar pesado o termo, uh, ficou partidarista. E a gente esquece que política não é isso só. Né? Política é viver em comunidades viver em cidades vem de polis. e o que é que a gente faz o que é que a gente deixa para essa cidade o que é que a gente faz nesta cidade que a gente <coughs> como é que a gente pode uh, uh, liberar ou trabalhar cada vez mais informação e deixar um legado né? quer queira quer não que a gente vê muito hoje e isso eu aprendi com a minha orientadora a gente deixa um legado de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz. Uma das definições que eu tenho, que eu uso, que eu usei no meu no meu doutorado sobre obra de arte é um discurso ideológico pautado em sua contemporaneidade. Nessa ideologia envolve política, envolve a a vivência, a existência. Logo, o tema desse ano é justamente isso. Esse corpo, não só no sentido literal a gravidinha holandesa aí que foi trabalhada depois para ver nossa identidade, mas principalmente nos nossos frutos, né? nas nossas ações. Cada um de nós, bente vizinho, um beija-flor ou um helicóptero de bombardeio, faz a diferença grande, né? E a cada vez que a gente pensa num ativismo, ou num artivismo, é muito mais importante. O sei até que arrasta muito a asa para cima da arte, mas arte só existe a partir do instante que a gente faz efetivamente alguma coisa. Então, agradeço imensamente essa participação, essas falas que nós teremos nos próximos dias. E, com certeza, é um espaço muito aberto para discussões, para troca. Quem já participou do Centec sabe que uh, muito menos ego, muito mais troca. Uh, porque menos ego, você não vai ficar ali lendo só a sua pesquisa e falando da sua pesquisa e olhando para o seu umbigo. E você vai receber perguntas, questionamentos, indagações. E, de repente, até falar... Putz, eu não tinha pensado nisso? Né? Eu acho que essa é a grande façanha do Ciantec. Ele muda por completo o jeito do próprio artista, do próprio autor, do próprio... Uh, de quem está pensando ali, de fazer o que já fez. Então, o meu convite é, vamos colocar essa semana todas as máscaras, já que está à distância mesmo, pode já, todas as máscaras, Uh, de fora e usar isso tudo para conversar, para chegar junto, para não ter medo de conversar com ninguém. Eu costumo dizer que nós temos brilhantes participantes e participantes brilhantemente bibliográficos. Eu lembro que nas minhas bancas eu falo, gente, a minha bibliografia está aqui, o <risos> que que eu faço agora? <risos> e isso é maravilhoso, porque a gente consegue fazer com que essas pessoas sejam suas amigas. As pessoas vão dar aula junto contigo. Ah, eu tenho um bom exemplo disso, Regina, Marcos, que davam aula comigo no Mackenzie, e, ou melhor, hoje eu dava aula com eles no Mackenzie, já não estou mais lá, e estão aqui o tempo todo com a gente participando, trabalhando e trazendo coisas cada vez mais interessantes. Então, por favor, façam desse espacinho aqui também o espaço de vocês. Agradeço já de antemão, de novo, e não vou cansar de agradecer a participação de todos, de todas e dessa maneira tão gostosa, ok? Ah, óbvio, hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer Uh, o espaço do Comitê Científico, ou seja, as pessoas que querem que tenha alguma coisa para falar, que tem um material pronto, uh, tem algumas coisas aqui, eu tenho inclusive um vídeo para mostrar da Liliane, que não vai poder estar aqui hoje, uh, e tem... <risos> a gente sabe como é pesquisa, nunca tem regra certa, o tempo certo, uh, mas pronto, vai falar, e vocês vão perguntar, por favor, conversa, ah, a Carmen acabou de entrar aqui correndo, esbaforida já. <risos> uh, e é justamente para a gente fazer isso, para a gente conversar. Ah, Lourdes está nove da noite lá em Portugal, mas está aí, está com a gente, para a gente de novo conversar. E, sem falar dos meus dois monstrinhos, uh, Lucas e Ayla, que fazem parte do comitê e começaram comigo lá atrás, e estão se doutorando aí já orgulho Master de vocês, e de todos vocês que estão aqui participando, tendo a coragem de dar a cara a tapa, tá? Uh, vamos conversar um pouquinho a respeito do que... Uh, uh... A ah, Ela você quer falar sobre a comunicação visual? A ideia do corpo, como foi essa criação da digital, identidade? Enquanto isso eu coloco o vídeo da Liliane. Boa tarde, todos, todos e todas. Primeiro, que honra e que prazer fazer parte da comissão, né? É, com pessoas tão incríveis e tão brilhantes. Então, muito obrigada por estar aqui. É, eu não sei se alguém aqui tem alguma diferença visual, portanto, eu vou me autodescrever haja essa necessidade. Então, se é branca, eu uso um óculos bem redondo, com aro preto, tenho um cabelo loiro, tá preso, bem cacheado e eu uso um vestido de alce. Atrás de mim é uma parede metade branca e metade verde. É, muito bem. Então, o, de, esse ano, com o tema corpo político, né, né, a gente teve a ideia, sempre junto ao PC, de como forma é conteúdo, acho que esse, isso entra na frente, a gente poder trazer com, esse, com essa imagem exatamente a pluralidade de corpos. Então, hoje, é, isso, então hoje a gente sabe que não só mulheres gestam, mas pessoas gestam. Então, a gente já queria trazer uma imagem que, que seja de uma pessoa gestante, que pode ser uma mulher, quanto pode ser um homem trans, ou pessoas não binárias, isso para a gente é muito importante que todo mundo possa se ver ali, independente é, da fluidez de gênero onde ela se encontra. E aí a gente fez uma brincadeira, uma paráfrase da Judith Brown, que é uma artista holandesa, uma escultura em bronze chamada Pregnant Woman, e a gente fez essa brincadeira passando para essa imagem é, original várias identidades, né? tentando trazer à frente as singularidades, que é o que a gente acredita que esteja hoje como... É... Opa, deixa eu voltar. Que a gente é, o que a... é o que a gente acredita que, esteja... que seja o alicerce principal do corpo político, as singularidades que eles têm e as coletividades desses corpos. A gente trabalha num binômio bastante interessante que essa imagem pode nos trazer. Né? Uma digital fazendo um único corpo, várias digitais fazendo um único corpo. Acho que, essa é o, acho que esse é o grande mote do, do nosso arte, um corpo político. É isso, Pessê. Gente, tem como não gostar disso? Oh, Deus! Obrigada, Elita! Uh, eu vou passar para vocês o vídeo da Liliane, onde ela tá falando justamente sobre a comunicação dela, mas a ideia é, ela não vai estar aqui hoje, ela vai participar nos outros dias, então se a gente tiver perguntas, dúvidas mais específicas dela, a gente conversa com ela depois, tá? Mas enquanto isso, a gente pode discutir entre a gente também, por que não? Legal? Eu vou compartilhar a tela aqui, se isso aqui não der errado, claro. Aqui, deixa eu Vamos compartilhar a tela. Eu quero só este. Choo, choo, choo, choo, choo. Pronto. E se por um acaso vocês não estiverem ouvindo, me avisem, ok? Boa noite para todas e todos que estão assistindo e participando do Ciontech 2021. Boa noite, colegas do Comitê Científico, que estão aqui na mesa comigo. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente, mesmo que não estejamos juntos fisicamente ainda. E eu vou falar brevemente sobre como o tema do Centec, arte, um corpo político, se conecta à minha pesquisa, ou vice-versa, né, como a minha pesquisa e também a minha prática docente se conectam com o tema do, do Centec. O título que eu dou para essa apresentação é Arte e Cura na Autoapresentação do Corpo Mulher. Mas eu vou organizar minha fala pela ordem inversa do título, né? Eu vou começar pelo corpo mulher na história da arte. Eu vou falar da guinada feita por artistas mulheres que quebram com a representação masculina sobre seus corpos através de todo um trabalho de autoapresentação, ou seja, de criação e apresentação de imagens de si, do próprio corpo da artista, especialmente ah. através da performance e do autorretrato fotográfico. Em seguida, primeiro, todo, todo mundo está? Tá. Tá. Tá. Daniel, tá. Letícia, tá. Thaísa, Fonecte, o Eric também, né? Com artística, é, com a prática terapêutica, e eu estou me referindo à psicologia, à psicanálise e tal. E, por fim, como mais recentemente, essa conexão da prática artística com a prática terapêutica é ultrapassada por uma relação que, a meu ver, é muito mais interessante, que é a da prática artística como prática de cura. Pois, enquanto a experimentação da arte como terapia operou no nível individual, na superação é, do poder que a representação masculina tinha sobre o corpo da mulher, cis, branca, é, a arte como cura, ela abrange o individual e o coletivo. E ela denuncia a própria história da arte, suas instituições e processos, não apenas como estruturas do patriarcado, mas também do colonialismo. Então, se pensarmos o corpo mulher na arte, né? desde a antiguidade, vemos que é no século XVI, na Renascença, que o corpo da mulher nu e idealizado assume o lugar central. Da Vênus adormecida, naquela né? pintura do Giorgione, de 1510 em diante. O que se repete é a representação de um corpo de mulher nu, que é um corpo que, embora nu, ele é autorizado e respeitável por estar no lugar de alguma deusa, ou de alguma santa, ou até mesmo de um corpo onírico, em um sonho, como no, no caso do surrealismo. Né? É, por exemplo, é, não o de uma mulher real, embora a modelo fosse uma mulher real. E o que vemos nesses trabalhos é um corpo de mulher geralmente reclinado, passivo, perfeito, é, que curiosamente ao mesmo tempo é recaptado e é entregue, né? de certa forma até convidativo. Um corpo de olhos fechados, ou ao menos nunca encarando o espectador. E esse corpo de olhos fechados, ele é o que autoriza os olhos dos espectadores a passearem livres de qualquer constrangimento por aquele corpo de mulher retratado. Né? Então a história da arte, por muito tempo, ela teve pautada no homem artista e no homem espectador. Sendo o corpo feminino modelo e objeto desses dois olhares complementares. E a imagem de mulher é algo construído para agradá-los. Nas artes visuais, né? que é pintura, fotografia, cinema, assim como também na mídia, o corpo da mulher, especialmente, se for ainda por cima um corpo negro, um corpo trans, são construídos sempre como objeto, né como inferior, como passivo, como manipulável, como violentável. É, no cinema, a Laura Mulvey no seu livro é, Prazer Visual e Cinema Narrativo, que é de 1975, percebe, e eu vou citar, que a mulher está na cultura patriarcal como um significante para o outro masculino, sujeito a uma ordem simbólica na qual o homem pode viver suas fantasias e obsessões ao impor a elas a silenciosa imagem da mulher ainda atada ao seu lugar, como aquela que sofre e não como aquela que produz significado. né? Da mesma forma, o John Berger, nos anos 70, foi aclamado por construir toda uma obra em livros e vídeos, na qual em determinado momento ele aponta como os homens agem e as mulheres aparecem. Os homens olham para as mulheres ao passo que as mulheres só se veem ao serem vistos. Mas a Frances Borzella, no seu livro The Naked Mute, ela nota como o Berger ignora totalmente a entrada das mulheres artistas em cena desde o século XIX e mais fortemente já nos anos 70, que foi quando ele escreveu isso. É... Porque, assim, tanto o domínio masculino sobre o posto de artista, que é inseparável do domínio masculino sobre a representação do corpo da mulher, é, quanto o domínio masculino sobre o papel de espectador, os dois começam a ser quebrados com a entrada lenta, gradual e bem difícil de um número cada vez maior de mulheres artistas em cena. Então, assim, não é à toa, portanto que as mudanças mais importantes e interessantes na representação do corpo feminino nos últimos séculos têm sido introduzidas por essas mulheres artistas. Especialmente nas suas auto-apresentações, nos né? seus autorretratos, nos quais se a mulher e a artista, sujeito e objeto, né? elas trazem o próprio corpo como veículo é, de expressão. Isso talvez tenha começado com a Anne Brigman em 1906, segue com Gwen John, em 1908, passa fortemente pela Frida Kahlo, é um exercício interessante a gente confrontar a Frida retratada pelo Diego Rivera com as muitas Fridas da própria Frida. Né? Nos anos 70 entram em cena João Semel, Eleanor Antin, Hannah é Ana Mendieta, Cindy Sherman, Alice New, Eleanor Carucci, Adrian Piper surgem artistas que usam seu próprio corpo em performances que são fotografadas, né? como a Vale Export, Caroline Schneemann, Rebecca Armaor, Marina Bramovic, Yoko Ono, Orlando, Demina Ou seja, o corpo mulher escapou de todas as representações anteriores. Né? Então, mesmo artistas é, que ensinam a dinâmica do meio gaze, ou seja, do olhar masculino, exagerando essa passividade, como faz a Cindy Sherman, por exemplo, ou, por outro lado, artistas que expõem esse olhar masculino ao extremo, como faz a Gemima Steli, é, todos esses trabalhos dão vida e força visual uma reviravolta. Mas o que eu quero marcar aqui, é, para concluir, um ponto em especial e o fundamental na minha pesquisa, e também da minha prática como professora, é como em determinado momento o Jules pega isso e percebe o potencial terapêutico da auto apresentação do autorretrato. É, no caso dela, através da fotografia. E como aqui e agora, a obra da Castiel Vitorino Brasileiro faz um deslocamento importante, necessário, da terapia para a cura. A Jules tem uma frase que eu adoro, que é Write or be written off, que quer dizer represente-se, né? relate-se, ou serás apagada, porque escrever, expressar, representar-se é tomar o poder da sua própria imagem, né? da sua própria história. E a Jules criou um trabalho chamado Fototerapia, que falando de forma assim, ultra resumida, aqui é, ela aplicou com várias mulheres comuns, né? E, e, e que se baseava em técnicas como psicodrama, o, com o aconselhamento, a técnica de reframe, né? Que é reenquadramento a programação neurolinguística, né? Que ela entendia como uma permissão interna para mudar, rever, é, deixar ir e seguir em frente. E ela usou essas técnicas terapêuticas com várias mulheres para nas palavras dela dar a si mesma e, e a outras a permissão para mostrar novos eus visuais né, para a câmera. Da terapia para cura, a quem faz é a Caxel vitoriano Brasileiro. A Caxel critica a clínica psicológica tradicional ao tratar da cura de traumas brasileiros, traz à tona como adoecimentos corpóreos são produzidos pelo contexto social brasileiro e como as pessoas racializadas, mesmo sem terem ajuda da psicologia na promoção de sua saúde, elas se curam e afirmam a cura. Ou seja, elas têm um outro referencial de saúde, uma vez que a psicologia foi também a instância que ajudou a subalternizar essas pessoas. Então, a Caxiola vai buscar, encontra, cura nas nossas ritualidades, nossas sabências encantadas, bruxarias, nossas macumbarias, seja preta, indígenas e trans. Né? Ela acrescenta e afirma isso como contraponto à colonialidade branca e gênero da arte. Então, para fechar, é, o que o corpo mulher reenca reencantado, né, do corpo trauma ao corpo flor da Castiel, é, nessa perspectiva da cura que ela traz, ensina o corpo político, é justamente essa ordem do efêmero, que ela tanto repete, né, a possibilidade e a importância de se modificar, e como ela própria afirma, ir assumindo formas transitórias, que nos possibilitem viver e experimentar a liberdade e o prazer, mesmo que de forma perecível. A cura nos ensina, a meu ver que morrer e florescer nem sempre são antagônicos. E foi disso que eu quis falar um pouco aqui hoje, e agradeço mais uma vez a presença e a escuta de cada um. Não fui eu, eu juro. Ela cortou antes. Todos conseguiram ouvir. Eu acho... a fala dela, para mim, é sempre muito boa. Uh, e o que eu acho melhor ainda, ela dá pano para a manga para a gente conversar sobre tudo e sobre todas. Situações, mulheres, corpos e tudo mais. Né? Ela vai estar tá aí em, algumas outras, uh, uh, em alguns encontros e a gente pode conversar muito mais. Uh, falando, aproveitando essa deixa, nós temos também a Maria de Lourdes, que vai falar sobre a Paula Rego, né? outra artista maravilhosa que consegue até hoje espantar Deus e o mundo com um monte de coisa, independentemente do tempo em que faz. Mas, antes da gente passar a palavra à Maria de Lourdes, eu gostaria de saber, alguém gostaria de conversar alguma coisa, falar alguma coisa a respeito do que a Liliane colocou para a gente? Só abre o microfone e falar, gente, fica à vontade. Não é uma aula, please. Não é assim? Está todo mundo tímido mesmo? Parece meus alunos, ah, oh, Deus. Lourdes, então, vamos lá. Você fala um pouquinho para a gente do seu material? Acho que sim, mas não é melhor passar o vídeo também? Pronto? Não sei, a mim tanto se me faz. Não. Eu procurei que o vídeo tivesse três minutos, mas para a próxima eu vou fazer com dez. Pois é. Eu já é. falei, vocês são comitê, por favor. Algumas coisas, Poxa. depois de trabalhar tanto, vocês merecem também, né? Então. É. Deixa eu só pegar seu vídeo aqui, que eu não deixei de separado, já que você está aqui, eu deixei de lado. Não, mas não faz mal, eu posso falar. Então pronto, fale, mais fácil. Antes de mais, olá a todos que eu não vejo, só vejo o Paulo, mas uh, teria muito prazer em ver todos, uh, ou pelo menos todos os que eu conheço. Uh, eu vou realmente falar da Paula Rego, não é a primeira vez. A Paula Rego é uh, uma artista extraordinária que em Portugal divide muito as pessoas. Ela tem, neste momento, pela primeira vez, uma grande retrospectiva uh, na, Tate, uh, na Tate Gallery, em Londres. Uh, o catálogo é absolutamente excepcional. Eu não consegui ir ver a exposição, porque com as restrições e as pandemias e não sei o quê, e agora já não vai dar, mas pode ser que ainda consiga ir ver, porque a exposição vai para Amsterdão daqui a algum tempo. Ora bem, quem é esta mulher? Eu, no último, Cientec que já falei dela, a propósito da importância de ensinar arte contemporânea. Quando falei disso, evidentemente que havia qualquer coisa aqui na minha cabeça. E esse qualquer coisa era um aluno. Nesse ano, eu levei todos os meus alunos, eram muitas turmas, ao Museu da Palo que alguns conhecem, que é em Cascais, chama-se a Casa das Histórias. Uh, a Paula Rega é exatamente isso, uma contadora de histórias. Os alunos ficaram de tal maneira, não sei se foram todos, não é? Mas uh, muitos, eu, eu nem percebo como é que isto é possível, que alunos aqui em Portugal, quando a Paula Rega é portuguesa, não a conheçam. E esse rapaz, Portanto, houve muita coisa dedicada à série do aborto, enfim, a Paula Rega é uma pessoa que em Portugal devido muitas opiniões, há muita gente que diz, que horror, mas tu querias ter uma coisa daquelas em casa, eu digo horror, ai não que não queria, uh, mas também há pessoas que adoram, não é? E portanto, o rapaz virou-se para mim e disse-me, ó oh, professora, nunca ninguém nos fala destas coisas, mas eu... Agora, resolvi desta vez pegar exatamente nessas coisas. Portanto, quem é esta mulher? Esta mulher e porquê o corpo político? Eu dividi esta este ensaio, esta comunicação, em duas partes. Gostei imenso de ouvir o que o PC disse há bocado, porque eu comecei exatamente com esta ideia. O que é isto, o que quer dizer esta palavra política que vem de polis? Portanto, a minha primeira reflexão foi exatamente sobre esta questão. O que é isto de político? Confesso que cheguei à conclusão que não há nada que não seja político. É, Vou-lhes ler aqui até a minha primeira fase, é, em que eu digo exatamente isto. O termo político vem, como todos sabemos, de polis, a cidade na Grécia Antiga. No entanto, a cidade é a sociedade, o lugar onde vivemos uns com os outros. O homem é desde sempre um ser social, um ser que, para sobreviver, precisou sempre dos outros, precisou sempre de viver em sociedade. O seu corpo é, como certamente se poderá dizer hoje, o seu interface com a sociedade, ou seja, aquilo que estabelece a ligação entre o seu eu profundo e o mundo exterior, aquilo que permite a sua relação com o outro. Daí o seu corpo ser iminentemente político. E é político porque é social, porque vive em sociedade. Não vou continuar com esta leitura e, exatamente, quando olhamos para a obra da Paula Rego, é isto que vamos encontrar. Portanto, é uma mulher que nasceu em Portugal, em 1935. Portugal, em 1935, eu digo isso depois lá mais para a frente no meu texto. É um país extremamente obscuro. Pronto, não estive cá para ver, mas sei, é um país com... Eu não lhe chamaria uma ditadura, como a maior parte das pessoas chamam, mas um regime ditatorial, um regime autoritário. Porque eu acho que não se pode confundir aquilo que se passava em Portugal com aquilo que se passa no Chile, ou que se passou no Chile, ou aquilo que se passou na União Soviética. Enfim, as coisas não são exatamente as mesmas. Portanto, esta mulher nasce num país em que não há nada. Uh, não há revistas praticamente estrangeiras, nenhumas. Uh, é um país muito pequeno, um país muito pobre, um país onde era muito difícil, e eu estou a falar de coisas de que eu me lembro, vinte e tal anos mais tarde, em que era difícil receber, por exemplo, jornais e revistas estrangeiros, muitas vezes essas coisas eram proibidas. Enfim, às vezes lá passavam, mas muitas vezes também não passavam, não é? Portanto, esta mulher vive numa família de uma burguesia portuguesa confortável com algum dinheiro e, sobretudo, com um pai muito lúcido. Um homem que era engenheiro, um homem que esteve, ele e a mulher, algum tempo em Inglaterra e a dita criança, a dita Paula Rego, ficou com os avós. Portanto, eles depois voltaram, ela já não os conhecia, mas pronto, Uh, o pai sempre teve esta ideia, e já é já da outra vez eu também disse esta frase, a certa altura decido mandá-la para a Inglaterra porque acha que Portugal não é um país para mulheres. E de facto não seria, não é? E, e eu depois gostaria até de falar com a Liliana, porque há aqui muita coisa interessante e em comum com aquilo que ela disse. Portanto, ela vai para a Inglaterra e vai ser integrada numa escola que toda a gente conhece, famosíssima, de ensino das artes, que se chama Slade School of Arts, Fine Arts. E é aí que ela vai fazer a sua aprendizagem. Aquilo que eu procurei mostrar ao longo do texto é como é que desde muito pequena, Uh, a Paula Rego não se interessa nada, por exemplo, quando há visitas em casa, diz à mãe que não, para dizer que ela não está. Está em criança deitada no chão do seu quarto a desenhar. Uh, gostaria, mas se calhar não é possível, uh, que víssemos aqui uma obra, que eu também não tenho aqui, que se chama Inquietação, que ela faz com 15 anos, e é... Uh, enfim, eu é, é, é, para mim é o primeiro corpo político da obra da Paula Rego, não é? Em que há uma, uma mulher, não vemos a cabeça, a cabeça está baixa, e de cada um dos lados está é, alguém que possivelmente será da polícia política portuguesa. Portanto, começa aí. Depois, ao longo de toda a sua vida, a Paula Rego neste momento tem 85, 86 anos, ela nasceu em 1935, continua a viver em Londres, tem o seu ateliê em Londres, e eu não vou de maneira nenhuma contar aqui eh, toda a sua história. Só que ao longo de todo este percurso, a variedade da obra dela é imensa. E estes corpos políticos aparecem, no fundo, eu diria de duas formas. Há um filme muito interessante, que se calhar é possível ver na internet, em que o filho da Paula Rex, chama-se Willing, não me lembro do primeiro nome, entrevista a mãe, e, e, e eu acho que aí está, ela diz tudo. Ela é uma pessoa que luta permanentemente contra duas coisas. Uma é a hipocrisia, a injustiça e o medo. Eu escrevi no meu texto, não sei até que ponto é que isto será aceito, porque em Portugal também há muitas especialistas e muitos especialistas da Paula Rego, eu acho que ela é uma criança com medo. Aliás, já li em qualquer lado que a mãe dizia que ela tinha medo de tudo, até do filho do vizinho que, ia, ou que vinha às vezes para o jardim brincar com ela. Portanto, esse medo tornou-se praticamente atávico e é... A luta dela. E o que é que vamos encontrar? Ao longo de toda a sua obra, todos os corpos que lá vemos são, obviamente, corpos políticos. São corpos que reagem. Se o Paulo mostrar o meu vídeo, vão ver, por exemplo, uma coisa que se chama A Mulher Cão. Que eu pus por oposição à imagem que eu escolhi para a primeira parte da minha comunicação, que é uma pintura de um homem chamado Yassant Rigaud, a quem Luís XIV, em 1701, encomendou o seu retrato. Ora, evidentemente que entre o, o retrato de Luís XIV e a Minha cão, vão centenas de dias, de meses e até de anos, mas isto para chegar a uma coisa que um professor português, um colega nosso, professor universitário, o Gargança de Miranda, diz, os corpos são representados, mas não enquanto tais. O uh, Luís XIV, nessa pintura que toda a gente conhece, não é o Luís, é o rei. A Paula Rego, quando faz a Mulher Cão, não é a mulher, são as revoltas das mulheres. E depois, evidentemente, por aí fora, não é? Vamos encontrar mulheres que gritam, mulheres que uivam mulheres que reagem, corpos uh, estranhos, torcidos, torcidos. Uh, fortemente reativos, é sobretudo isso. Portanto, o meu objetivo com uh, toda esta comunicação foi, uh, e, e infelizmente não será, se calhar, muito fácil vermos muitas imagens, mas, enfim, se alguém puder e tiver interesse nisso ver uh, na internet a obra da Paula Rego, é uma obra que é exatamente muito chocante por tudo isto. Uh, para terminar, ela fez, uh, não sou capaz de dizer exatamente há quantos anos, a pedido de um então presidente da República Portuguesa, que acabou de morrer por aí há um mês, chamado Jorge Sampaio, ela fez uh, uma série de pinturas para a capela do Palácio de Belém. O Palácio de Belém é a residência do presidente da República Portuguesa. E ela vai fazer São Obras absolutamente extraordinárias, e se as virem vão ver, porque é que eu digo que há, cá está a nossa amiga, a mulher cão, não é? Portanto, isto é uma primeira obra que a Paula Reco faz ainda muito nova, a Carvão, depois, mais tarde, nos anos 90, vai voltar a pegar nisto, neste tema desta mulher que rosna, desta mulher que reage. Vejam as mãos, parece que estão a arranhar o chão, não é? Tudo isto é uma atitude brutal de revolta e, mais tarde, ela vai voltar a pegar nisto e fazer uma série. Mas voltando àquilo como que eu queria terminar, que é exatamente o tal presépio que ela faz a pedido de Jorge Sampaio para a Capela de Belém, é o que nós temos são, por exemplo, imagens da, vida, da Virgem Maria a dar à luz uh, o seu filho. Ora, isto é evidentemente que num país como Portugal, que já não é católico da maneira como era uh, nos anos 20 ou nos anos 30, mas ver a Virgem de perna aberta, obviamente que isto é um corpo político e que ela diz coisas. Uh, esta série eu devo dizer-lhes que a considero quase a obra-prima da Paula Rego. Não é só uh, a cena a dar à luz, mas há outras cenas. Há, por exemplo, uma cena uh, que são as, é, é Maria e Maria Madalena junto da Cruz. Ela vai representar a Paula Rego. Desculpa, é, é Santa Maria Madalena com uma prostituta que eventualmente foi. Portanto, há em todo este trabalho uma vontade enorme de ajudar a transformar a sociedade portuguesa, a mudá-la, a mudar a visão da mulher. Não se pode dizer que haja muitos homens na obra da Paula Rei, Há alguns, mas não há muitos. Portanto, eu gostaria imenso que, enfim, todos aqueles que tiverem interesse vão ver a obra dela na internet ou consultar, por exemplo, agora o site da, da Tate Gallery, um, porque têm a comissária da exposição que fala maravilhosamente sobre a obra desta mulher. Uh, Pareceu-me que, para falar de corpo político, não tinha uh, nada mais a do que falar da Paula Rego Muito obrigada. Brilhante, tá? brilhante, brilhante, brilhante. Só para vocês terem uma ideia da sorte que eu tive, eu visitei <risos> todas as, as visitas que eu fiz sobre a Paula Rego, uh, foi com a Lourdes, do lado. Primeiro foi lá, no museu da, da, da, da própria Paula Rego, no, em Cascais, uh, e depois a gente teve uma exposição também. Ai, eu já me lembro qual foi. O... Acho Talvez que foi no Centro Cultural do Belém, assim. Provável, provável. Bom. Imagina a aula que eu tive. É uma ah. delícia. <risos> e aí, falando um pouquinho mais a respeito disso, a gente tem justamente uh, os afastamentos, né, Lucas? Como é que a gente afasta a obra, a artista e tudo mais? O Lucas está colocando aí dois artistas confrontando essa aproximação e afastamento do que é essa, esse corpo, do que é essa polis, do que é esse pensamento político. Conta. Conta pra gente um pouquinho mais, Lucas. Bom, primeiro, boa tarde pra todo mundo. Aqui é sempre um prazer, tá? No Centec, tá com o PC e todo mundo, é que eu tô vendo aqui nessas telas, o PC ficou mexendo ali, cada hora aparecia a gente de uma maneira na tela, não sei se vocês estavam percebendo isso também, mas tava ótimo, tava quase performático, assim. É, bom, e, na verdade, o, o meu texto que eu, que eu mandei, a minha motivação, veio de um interesse muito pessoal, até, partindo da crítica de arte. Eu entrei em contato, em 2018 para 2019, com os textos de uma crítica de arte chamada Chris Kraus e ela tem um livro que é um grande híbrido aí de ficção, biografia, crítica de arte, chamado I Love Dick, que foi traduzido é, em português por Eu Amo Dick, porque é, ela faz essa brincadeira, aí, e Dick, na verdade, é uma pessoa. É, e é muito, a gente estava falando aí, pegando inclusive a fala da, da Liliane também, né, trazendo tudo isso, ela vai justamente pensar é, o lugar né, da crítica é feita por mulheres também né, na história da arte, e em todo esse lugar, qual é o lugar da crítica, né? e, e ela vai discutir muito isso, trazendo aí toda uma quebra de estereótipos e padrões, que é muito interessante, enfim, esse livro acabou me marcando, e eu fui atrás de todos os outros livros dela, é, e eu lembro que no início da pandemia eu comecei a ler um livro dela que é mais sobre crítica de arte mesmo, são textos críticos, chamado Where Art Belongs, é que um outro crítico, o Luiz Camilo Osório, traduz como Onde Mora a Arte. E nessa morada artística, e pensar nesse lugar de pertencimento da arte, quais são os espaços em que a arte pode surgir, né? inclusive o Ciantec como esse lugar em que a arte belongs, né? que a arte pertence, uh, obviamente, eu comecei a ler um texto dela chamado No More Utopias, né? Sem Mais Utopias, e pensando, eu comecei a ler esse texto em março de 2020. É, se a gente parar, né, pensar março de 2020, aí, acredito que muitas utopias que já estavam né, ali lutando acabaram né, também entrando num outro espaço, num outro lugar. Enfim, estou falando tudo isso só para dizer que nesse texto a Chris Kraus né, essa crítica, ela acaba trazendo a obra de dois artistas, o holandês o Bas Jan Ader e a austríaca a Alke Cristofek. E por que que ela traz esses dois artistas aí? Né, na verdade, o Bas Jan esse artista holandês, um artista que se configura na história da arte dentro da arte conceitual, é, ele trabalha uma arte conceitual é, que vai calcar alguns pontos é, muito focados, né, não numa exclusão do sentimento que a arte conceitual por, propõe, mas justamente na sua capacidade de falha, fragilidade, queda, fatalismo. Ou seja, em vários desses momentos né, ele tem uma obra de arte chamada Fall, em que ele se filma caindo, então ele pega uma... O holandês, ele está lá, ele pega uma bicicleta e, e dirige essa bicicleta para o canal e cai, né, e ele filma isso, né, então é essa queda, tem uma outra obra dele, que ele manda cartões postais para amigos é, chorando, né, com uma, uma foto dele chorando e, e uma inscrição, né, eu estou muito triste para te contar, então você não sabe o que está acontecendo, por que ele está chorando, mas existe ali, quase um, um circuito de afetos, aí, né? porque ele vai isso tudo vai chegando aí a essas pessoas, essa imagem dele chorando. Enfim, ele é um artista que vai trabalhar com a emoção de uma maneira muito conceitual. É, e uma das suas obras, é, ele vai fazer, na verdade, uma passagem, ele vai da Holanda para os Estados Unidos, e em cada momento, né? então quando ele está saindo da Holanda, existe ali uma performance, em que há todos é uns cânticos ali e tudo mais e essa performance também aconteceria depois na outra margem só que ele nunca chega o navio o barco em que ele estava afunda é, e, e ele morre o corpo dele nunca mais é encontrado então é, existe aí toda essa questão ele acabou morrendo ali né de arte de uma certa maneira né não estou querendo aí trazer uma romantização sobre isso mas ele de fato morre Nesse, nesse percurso. A partir desse deslocamento do Bas de Anade, essa outra artista, Alck Christoph Heck, né, uma artista austríaca, que começa a trabalhar no final da década de 80, vai trazer, meio que em uma de suas obras de 2006, em que ela vai para Z... a Ilha de Páscoa, ela resolve fazer uma travessia para a Ilha de Páscoa, e nessa travessia, ela não é a Alck, ela é a, a Shibas, né? como se fosse ali um alter ego feminino do Bas Janader. E ela vai é, fazer essa travessia poética, trabalhar esse deslocamento a partir das performances do Bas Janader. Então eu quis, é, o que me motivou assim, até escrever esse texto, foi pensar né, esse lugar que a Alck, ela está pensando a obra do Bas Janader, não como uma inspiração, mas ela está trazendo ali, um deslo... tem um deslocamento temporal, tem ali todo um deslocamento de perspectiva também, que eu acho muito interessante. E depois, três anos após essa, essa questão, né? essa obra que ela... ela realiza, ela vai agora para as Ilhas Palau pensar um outro deslocamento de um outro artista que também foi, né? que também acabou saindo, no caso da Europa, e indo para... Brasílias Palau, na, na, na Micronésia. E é interessante pensar: é algo que a Chris Kraus né, voltando a ela, ela coloca no texto dela, é como os deslocamentos, né, ali quando a gente pensa nos contextos das, das vanguardas, por exemplo, como esses deslocamentos se deram. Então, o que era esse outro lugar além da Europa? Né, muitas vezes visto de uma maneira fetichista, né, ou então com essa questão do primitivo: o que é primitivo, o que é ser primitivo. Né, então, pensando ali muito também no expressionismo alemão, até mesmo nas questões que o próprio Picasso colocava, é, esse olhar né, colonizador. E aí, a Alki austríaca, né, ela está indo novamente para as, Ilhas Palau, para, para as Ilhas Palau, pensar nessa questão do que é a história uh, europeia, a história colonizadora, como a arte lidou com tudo isso e como a arte pode lidar com isso hoje. E eu lendo todo esse texto, fazendo essas considerações, né, mais uma vez, isso começou a ser ali pensado ano passado, né, pensado justamente nessa questão uh, pandêmica, né, e, e depois de tudo isso, todas aquelas questões que foram emergindo a, a, ao longo do ano, George Floyd e, e as estátuas e tudo mais, né, eu fiquei muito motivado em pensar esses deslocamentos, né, de certa maneira, até mesmo epistemológicos, aí, que a arte encontrou terreno nesse, nesse ano. É, obviamente não só nesse ano, mas muitas coisas né, começaram a serem deslocadas né, aí. Então, enfim, é um... Eu estou falando aqui de uma maneira bem, bem aberta e bem ensaística, porque meu texto ele não tem a pretensão de fechar nada. É, é, é muito mais algo que eu fui motivado a partir de uma escrita crítica né, e comecei a pensar uh, nisso tudo. Enfim, uh, eu, eu gosto muito, só para terminar, de pensar justamente né, nessa proposição de uma arte que seja falha, frágil, né, que permita a queda... Permita aí o fatalismo justamente para a gente pensar como as coisas, elas são falhas, elas são frágeis. É, terminando aí, se nós temos a poeta Luísa Neto Jorge, poeta portuguesa, que diz que o poema ensina a cair, a arte também ensina a cair. Né? E nos deslocarmos nesses vários caíres. Enfim, acho que eu já falei demais, era só, só isso, assim. Eu queria trazer um pouquinho das minhas motivações também, né? para pensar esse Ciantec e pensar junto com vocês. Tal qual sua escrita, né, Lucas? Convenhamos. Uh, Lucas foi me orientando de iniciação científica, só um parênteses, e ele chegou assim para mim, oi, você podia me orientar? Eu queria falar sobre arte. O quê? Lembrar que eu A era um aluno arte. de comunicação social, publicidade e propaganda, né? Não era um aluno de artes visuais, <risos> assim, então tinha ali uma questão. Arte. Tá, mas o quê? História da arte? Uma arte mais clássica, mais moderna, mais... Ah, contemporânea. Legal. O quê? Arte contemporânea, em geral. <risos> não, calma, não é assim. E sim, a cada texto que ele me trazia, era um tratado inteiro sobre a arte contemporânea inteira. Lucas, menos. Relaxa, o seu recorte é esse. E o recorte dele era uma bíblia ainda. Mas <risos> tudo bem. Show. Obrigado, Lucas. E aproveitando essa ideia toda né, da, da morte, palau e tudo mais, a gente tem um, um outro lance mais pesado, que é justamente o berro das corpas, né? A coisa da performance do artista fazendo a arte e sentindo as dores do artista, não, da artista nesse caso específico, porque ela está falando realmente das performances mulheres, né, ou das performances mais femininas. Né, Elita? Ela, além de tudo, além de ser brilhante, minha monstrinha também, uh... <risos> ela é bailarina, então... Tem esse passo de conhecer o corpo e lidar com o corpo e gritar com o corpo inteiro. Fala um pouquinho do seu material, ela por De novo. É muito interessante ouvir, ouvir vocês todos, porque eu acho que a gente conversa muito. Ouvir o material da professora Liliane e da Lourdes é muito interessante, porque a gente... A gente é muito em conversão. Não combinou, a gente não, não tinha visto material próprio, né? É, então, é, é de fato muito, muito interessante ver que há algo salta aos olhos. E, enfim, o meu texto é O Berro das Corpas, que é um, são breves considerações sobre a dor na performance de mulheres. E essa pergunta, não é? Quem tem medo do corpo em festa? Que existe esse fascínio pela dor <risos> dentro das mulheres, é, dentro dos corpos de mulheres que são incorporadas pelos museus, que é esse o meu ponto. Então, é, esse texto surgiu de uma inquietação. Que tem, que exatamente provocado pelo corpo político, já desde o ano passado, desde a série de curadorias com a Estela Laponi, que foi genial ao falar das performances dela, né? é, de um corpo que não é inclusivo, de um corpo que pela sua singularidade passa. A arte dela não é inclusiva, a arte dela é única. Então, trazendo sempre a singularidade em contraponto. Eu sei o que eu represento enquanto coletivo e eu sei o que eu represento enquanto pessoa, né? Enquanto subjetividade. E essa relação ambivalente, de fato, me atraiu. E aí, eu estudei todas as performances, todas que... Enfim, que até hoje consegui escavar dentro do MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Então, desde 1972, com a primeira Jovem Arte Contemporânea, até 2020, fomos mapeando é, tudo o que aconteceu ali para poder ter um panorama. Esse trabalho demorou uns dois anos, são 98 artistas em 35 ações individuais. E o que salta aos olhos e acho que vai ter muito pano para manga com a professora Lourdes e com a Liliane, é que a majoritariamente as mulheres entram no espaço museológico falando de dor, tendo alguma superação física dentro de sua performance. É muito interessante como o lugar da experimentação para as mulheres sempre cai é, num lugar extremo, assim, desde... De falar sobre um fato é, dolorido até é, ser hipnotizada e ficar ao relento, podendo fazer qualquer coisa num lugar coletivo de vulnerabilidade, como a artista é, Regina José Galindo, que é guatemalteca, trouxe é, para o museu. Então, é essa a pergunta: que fascínio é esse? que a dor dos corpos femininos exerce sobre o nosso imaginário. E aí fui atrás, é, de, a professora Rosana entrou, eu acredito que ela tenha muitas contribuições <risos> para esse bate-papo. Então, fui atrás do, do trabalho do antropólogo David Breton, que vai fazer um tratado sobre a dor. Esse tratado, claro, que tem uma escrita um tanto datada, mas é muito interessante porque ele passa por todos os aspectos da dor desde pronto desde o desde a dor física, então, o que o Instituto de Medicina né, da dor pesquisa, então, o que é a dor física até a dor psíquica, né, que a Castiel Vitorino vai trabalhar na obra dela, por exemplo. É, e o que acontece é que a gente percebe que... Vou falar de três, de três artistas específicas. Então, de Regina José Galindo, de Laura Lima, brasileira, Regina José Galindo é guatemalteca, e de Pilar Albarracín, que é espanhola, de Madrid. Então, essas três artistas, elas trazem para o museu especificamente ações que colocam o corpo em situações de dor e vulnerabilidade. Então, existe um flamenco que a Pilar al vai gravar, onde ela, dançando flamenco, ela vai dando agulhadas no corpo dela e o vestido vai ficando todo manchado de vermelho, formando lunações, né? que é a obra Lunares. A Regina traz diversos vídeos e ela também faz performances ao vivo sempre trazendo uma dor coletiva. Né? Então, ela tem uma obra onde ela dá 274 golpes nela mesma e grava os sons é, de sua dor e das, das, suas, das suas sonoridades para falar das 274 mulheres que foram mortas em sua cidade naquele ano. A Laura Lima, numa obra do, na obra chamada Dopada, que vai, já foi exibida em vários cantos, acredito que seja mais conhecida de, de nós aqui, ela, traz, ela faz uma instalação onde ela, dopada, fica à mercê dentro dessa instalação do público passante. O que me atrai é exatamente esse exercício de alteridade. Né? Que dor é essa que atrai tanto... É, a nós, a, no, a, a nossa visão, que dor é essa que que extrapola o nosso limite, então quando elas se colocam nessa situação é quase como uma virtuose da performance, não é? A gente entende como um ato sublime, e esse ato sublime é o que? Esse ato sublime para nós, enquanto público, não é? Ele vai ser ah... Ele vai ser um exercício de sadismo? Ele vai ser um exercício de alteridade? Nossa! Ele vai ser um exercício de denúncia? Essas dores a gente não trabalha mais com uma camada, né? De simplicidade. A gente trabalha com muitas camadas sobrepostas. E creio que esse seja é, a grande questão, inclusive do nosso contemporâneo, que é não existe... Uma, não existe mais ambivalências, existem polivalências. Né? É, enfim, é, gostaria de cortar aí para não me adentrar ao artigo e deixar que a gente possa conversar, mastigar e ir encontrando juntos esse local. Mas acho que quando a gente começa a chegar nessas polivalências e não como arti né Regina José Galindo fez essas chibatadas, porque pela dor dela, ela lembra a dor de todas as outras mulheres. Ainda pobre. Existem outras camadas que vão sendo perscrutadas para a gente poder entender que dores são essas e que, e que prazeres são esses vistos é, nesse local. Então, é isso. Obrigada. Ah, oh, neném linda do PC. Meus monstrinhos, não adianta. Vamos lá, gente. Nós temos ainda a professora Carmen Aranha, que tem, com certeza, principalmente quando toca no assunto Mac, tanto ela quanto a professora Elza pode falar muita coisa. E quando fala essa questão toda feminina, né? A questão da mulher, do gênero, da... da sociedade que castra a mulher, uhum. talvez o termo não seja nem esse propriamente, temos a Rosana também para falar muito a respeito disso, essa castração feminina ou essa coerção, na verdade, né, de colocar a mulher como alvo de dor, muitas vezes, ou de outras representações que não necessariamente correspondem a uma verdade mas está tão colocado ali, está tão enraizado, ontem mesmo eu estava conversando com a, a Roberta, como a gente espera determinadas coisas, mesmo sabendo que aquilo não é nosso. A gente puxa a cobertura assim e fala, vem, é isso, é, é eu, te, eu, eu mereço isso. E não é por aí. Não é o simples fato de você ser mulher, de você ser lésbica, trans, o que quer que seja que você tem que vestir a identidade que o outro te dá. Né? A questão da polis é justamente esse respeito a todos, a todas, a todes, a todos, a... enfim, aos participantes, de modo geral, desta poli. Isso é muito importante, é muitas vezes através do discurso artístico, que a gente consegue mostrar e salientar isso cada vez mais. Né? Carmen, você quer falar um pouquinho para gente? Eu falo, falo com muito prazer. <risos> Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer a esse convite do meu querido Paulo César. É, segundo, eu queria pedir desculpas ao comitê todo, científico, porque eu não consegui realizar um texto, até pergunto para o Paulo até quando ele estava aceitando, e, e eu acho que essa... porque tive muitas bancas, entende, Paulo? Muitas bancas, é uma, é uma avalanche de bancas naquele museu. E o que eu acho assim, super importante também é que existe um conceito do, do, do filósofo francês, que é o Merleau-Ponty, que... Que... Suspense <risos> A seguir cenas do próximo capítulo Congelou Congelou Mas Eu, eu até imagino que ela ia falar sobre Melo Ponte, Mas tudo bem, v vamos deixar ela Ela Exato, voltar e ela falar retorna. Ela retorna oh, Você infelizmente chegou Um pouquinho depois do que o pessoal tinha é falado mesmo. Mas você pegou muita coisa Porque a, a, a... Ela acabou sumarizando, amarrando bem uh, tudo que foi colocado, né, essa questão de, de mulher, principalmente, de corpos, né, e agora não só mulher, mas corpos, de modo geral. Então, Sim. conta pra gente, principalmente a sua pesquisa, em breve, hein, meu pós-doc, eu sei lá, vamos ver. <risos> Antes da, da nossa colega, que estava falando? Vamos lá, ela acabou de cair, inclusive. Daqui a pouco ela entra de novo e a gente fala. Bom, Uh, falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu sou pesquisadora de gênero, né, da história cultural, mas da perspectiva de gênero, desde que eu me conheço por gente, né, então, vou colocar que é uma trajetória longa, sou jovem há muito tempo, então é bem longa, não é? Uh, comecei a, a, a me inquietar com essas questões uh, antes de entrar na, na universidade, porque as assimetrias sempre me incomodaram, as desigualdades, as diferenças, né? principalmente a questão de como são tratadas essas diferenças, e, e aí é lógico que quando eu escolhi a, o curso de Ciências Sociais e depois de História, fiz as duas ao mesmo tempo, concluí História e não concluí as Ciências Sociais, ficou só no finzinho, mas é, é porque a própria História ela é interdisciplinar por natureza, ela já nas, nasceu interdisciplinar, né? e as discussões de gênero, é lógico que, né, como a Ayla estava falando, ela, ela está muito ligada né, na antropologia, né, na, com a sociologia, com a própria né, é, Artes e aí por diante. Não tem como você discutir gênero é, sem, sem você estar de uma forma ou de outra dialogando, né? É, e fazendo uma intersecção com isso. É lógico que no início da, dos meus trabalhos, ainda uh, numa visão mais uh, dentro da própria historiografia, né? que, que focava nesse corpo, mas nesse corpo ainda um corpo para o trabalho, né? um corpo num trabalho... É, no, mundo, no mundo público, porque os primeiros textos da historiografia uh, uh, focavam né, na mulher na fábrica, né, esse corpo sendo explorado na fábrica. Lógico que depois você vai, né, o próprio dos movimentos sociais é, feministas, né, eles vão ganhando força, e aí, lógico que eu participo, participei, participo, desses movimentos e dentro desses movimentos nós tivemos né a caminho retornou né nós tivemos a participação nas conferências né, da Organização das Nações Unidas, Beijing, entre outras, para exatamente é, discutir esse, esse corpo. E aí eu fui aprofundando, porque é uma pesquisa que se faz assim, quando, quanto mais equitações, né, mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada e tem que estudar mais e mais e mais, né? E aí... É, partir para uma discussão muito interessante né, de, de é, como esse corpo é controlado, disciplinado, né, regrado, é, abusado e continua sendo isso porque você tem em história algo que a gente chama de permanências ou longa durações. Né? Essas longa durações, por mais que Uh, algumas questões elas se transformam, né? é Isso no, no, no decorrer da própria, dos os sujeitos sociais vão transformando a sociedade porque ela não se transforma uh, do nada, né? Somos nós que transformamos, né? pensei isso é importante falar porque as pessoas acham que a história vai acontecendo, não? Somos nós que somos, que vamos mudando a história, né? Então os movimentos feministas, os movimentos de mulheres negras, os movimentos de mulheres negras feministas, os movimentos assim, é né? As múltiplas sexualidades, eles foram se unindo, né? E foram discutindo esse corpo, um corpo que era visto como uh, inferior por diversos discursos aí que vem um pouco do que eu vou estar tratando, né? Por diversos discursos, não só os discursos médicos do século XIX, né, aqueles discursos horrorosos, né, é, eurocêntricos, etnocêntricos, aonde coloca, né, a medição da caixa craniana, né, dos indivíduos, mostrando caixa craniana melhor, menor, logo menos inteligente, não é aquelas medições é, das teorias raciológicas né, que são do século XIX e depois vão ser, infelizmente, ressignificadas e apropriadas em outros tempos históricos. Isso é terrível, né? é, e utilizada de diversas formas. Uh, mas não só essas teorias, como as teor outras teorias que vão falando, né, que juntando uh, representações, né? representações, símbolos e significações que são muito mais difíceis de serem desconstruídas, além do... Olha que um discurso médico é complicado, porque você tem toda uma chancela né, da medicina, etc. Agora, quando você parte né, para as posições e representações que vêm né, de um passado muito remoto, ou mesmo até de textos bíblicos, etc., e você junta tudo isso numa relação de poder para uma relação de dominação não é aí a coisa complica né então você tem né rapidamente né as oposições binárias não né? primeiro uma ideia binária que está sendo desconstruída mas volta né porque o conservadorismo retoma vai e volta isso na história. Então, essas ideias binárias e colocando né, que esse corpo frágil, imagina um corpo frágil, né? nós frágeis, as né? mulheres frágeis, mas é um corpo frágil, um corpo debilitado, um corpo que nem inteiro é, porque é uma costela de Adão, um corpo desregrado, indisciplinado, porque deu uma maçãzinha para né, sair do paraíso, porque então precisa ser disciplinado. É um corpo é, histérico, por, por isso que ele precisa né, é, casar, porque a maternidade vai ser considerada como uma forma de você é, disciplinar esse corpo. Olha que, que interessante, então tem que ter filhos, né? E se o corpo não pode ter filhos, então aí você cria não é, um corpo uh, problemático, não é, um, um corpo que tem, não é, é, que tem é, ele não está dentro da própria natureza. E aí entra o espaço público né? e o espaço privado, então essas mulheres né, destinadas, que são frágeis, ao mundo privado, não é? E nesse mundo privado, aí que eu vou estar tá tratando do, dessa discussão que eu foquei, a questão do cuidar né? e do educar, e de um trabalho que você tem um tempo uh, longo, mas que ele, na, em termos de legislação, e esse corpo ele sofre nesse trabalho, ele não é remunerado, né? ele não tem, ele, ele tem algumas leis, mas não são aplicadas, e você não, você trabalha o dia inteiro e volta para o mesmo trabalho né? na vida cotidiana, e ele não é considerado trabalho, olha só, porque aí o conceito de trabalho, ele vai para uma questão do que gera imposto, do que gera renda, não é? E esse trabalho, ele ele simplesmente ele fica no universo feminino, no universo, né, de todas as mulheres, mesmo no mundo público, não é isso? Nós conquistamos vários espaços nas relações de poder, mas continuamos com este trabalho porque, historicamente, isso está dentro da nossa... Não é? É, ainda não foi desconstruído como se fosse uma função nossa. Tanto que os discursos, às vezes, nós falamos, né? o meu marido me ajuda, o meu companheiro me ajuda. Ajuda nada uma obra, ele tem que dividir, porque é dele também a função. Mas nós mesmos reproduzimos isso. Olha, ele me ajuda, aquele não sei o quê, olha como ele é bacana, ele, ele, ele limpa a ele passa um aspirador de pó, espera aí, né? Mas isso está dentro da divisão sexual do trabalho, e que ainda a gente não conseguiu né, desconstruir. E aí eu trago no final do artigo, né, da, da, da discussão, e isso como pesa mais para as mulheres uh, negras, para as mulheres afrodescendentes, para as mulheres né, que não têm, uh, uh, infelizmente, uh, privilégios econômicos, não né? Uh, e como isso é desvalorizado ainda mais. Então, eu trabalho tempo, temporalidades, permanências, etc., trabalho toda a relação de uns discursos, né, que são uh, construtores né, de um comportamento e de uma representação do que, que seriam mulher, as mulheres, em, né, as mulheres em sua amplitude, né, uh, mostrando né, que esses, que como isso permanece, permanece de uma certa forma na contemporaneidade, como isso é representado, não é? Isso é representado. Uh, e aí, eh, o meu texto é feito junto com a minha orientanda Sheila. A Sheila é uma mulher negra, uh, muito engajada politicamente, e ela vai trazer é algumas obras de arte mostrando este corpo doméstico, domesticado, vamos colocar assim, não é? Que é um horror, não é? Uh, Tentando-se, de uma certa forma, desconstruir essas amarras, mas como isso, no mundo que nós estamos vivendo hoje, a partir de algumas imagens, ele retorna, e torna um pouco mais, né? É, vamos colocar assim, a gente precisa discutir mais isso dentro de, de eventos como estes, nas academias, e escrever mais, não é? Então, seria isso, seriam os, os, os, e várias mulheres. E que mulheres são essas? Mulheres trans, mulheres, é, mulheres né? vários tipos de mulheres, olha só, de, de, de, que trabalham nesse mundo doméstico, são cuidadoras e que você tem até uma hierarquização, olha que horror, dentro das desigualdades. Então quem está ainda já, de uma certa forma, sendo problematizado e aparecendo na história, e aquelas outras que nem aparecem ou aqueles outros que não têm ainda esse lugar. Eu nunca falo vou dar voz para alguém porque as pessoas têm voz e seria exatamente um discurso, eu seria ferir o próprio discurso que eu quero desconstruir falando que eu vou dar voz a alguém, eu não dou voz a ninguém. A pessoa tem voz e a gente só tem é que trazer essas pessoas para estar tá falando aqui junto com a gente, não é isso? Para estar tá aqui discutindo e estar tá escrevendo e tem quem sabe, né? Desconstruindo tudo isso para caminhar para um mundo mais justo, né, equitativo, equilibrado, uh, onde aonde todos os seres humanos, independente, né, de das suas diferenças, né, no sentido que Hall coloca, né, todos sejam respeitados, né? Porque todos nós temos o nosso lugar e somos, né, pessoas Uh, né? que, que temos o nosso papel então é isso Então uh, o, o texto está pronto né? eu não enviei ainda para o PC né? mas ele já está prontinho espero né? é, contribuir um, um, né? um pouco para o debate aqui que vocês tragam uh, questões para que eu me inquiete inclusive até para modificar alguma coisa no texto, né? por isso que eu não entreguei. Olha, e, e é isso. E, então, uh, o que eu tenho a falar é um pouco isso. Quando a gente pesquisa gênero, né, PC, a gente tem toda uma, uma expectativa, não é só a experiência, mas a expectativa, que o Cozelec coloca, né? a expectativa de mudança né? do futuro. Né? Então, é, é a militância junto com a academia. É isso. Ah, que delícia. Ah, uh, <risos> tem uma coisa que eu acho que é muito séria e eu estava justamente falando isso talvez um pouco antes de quantas palavras, né? Uh, uh, eu acho eu acho muito estranha quando viram para mim e falam Ah, você tem que dar voz a fulano, tem que falar Cara, o máximo que eu posso fazer é usar a minha voz para ajudar fulano, ciclana, beltrana, quem quer que seja. Eu não posso dar a voz à pessoa. Ela tem. Exatamente. Né? Ela tem e ela tem que querer aquilo. A última coisa que eu quero é julgar a postura de qualquer pessoa porque eu gosto de ser assim. Ok. É um direito seu. É um pouco do que a Arlen, inclusive, estava falando agora há pouco a respeito de não é ser mulher, é ser você. Uhum. Cada identidade tem a sua a possibilidade. E ontem mesmo eu estava falando com um artista amigo, que ele vai fazer o manifesto dele, vai falar na quarta-feira, se não me engano, que é o manifesto do silêncio, que ele não se acha digno de falar pela mulher. Mas você não fala pela mulher, você não tem como falar por ninguém, velho. Você não tem isso. Não, porque eu sou branco, cis, hétero, e eu, é, é, é, é neurotípico, e eu, recom... eu reconheço o meu privilégio. Eu falei, okay". E? E? Né? Como é que você vai dar direito. Você não está sendo tão condescendente quanto o heterotop, machista, besta que tá... você está lutando contra? Que a mulher pode falar porque eu deixo oi, <risos> oi, oi, velho. Não. Não, é, não, não. Sabe, não é o gay que vai ter que pedir o seu espaço. Não é a mulher que tem... Não é porque você é branco que... Primeiro, reconheça o seu privilégio. Sim, é uma sociedade que vai valorizar isso. Tente não abusar disso. Você vai abusar. Uma hora você vai abusar disso. Mas, cara, que tal se você trouxer a pessoa junto contigo? Que tal se você apoiar essa, essa luta toda? É Ai, o que eu falando, né, PC? É. São todos os movimentos, os movimentos mais tradicionais. Contínuos. Os movimentos que estão surgindo agora e os coletivos unidos, né? Exato. Porque a gente só transforma se a gente tiver cada um com as suas reivindicações identitárias específicas, não é? Ah, mas uma causa maior, né? Que é exatamente a construção de qualquer violência e qualquer discriminação de gênero, né? Esse é o principal, né? o respeito. Uh, antes de, de falar mais, chega. Carmen, agora você não cai, eu espero, por <risos> ah, favor, torcer <você risos> aqui. É triste, né? Na hora que eu vou falar, ó, Olha, eu tenho. É, acho assim, esse, essa ideia de corpo político, ela, ela sempre vem. Ao encontro de uma questão que eu tenho, que seria uma questão da gente ter consciência sobre o nosso corpo. E, e o Merleau-Ponty, como eu estava falando até cair, ele tem uma noção de corporeidade, que é uma noção assim muito importante, e que eu, vamos dizer, tenho trabalhado nos últimos anos com isso, e, e trago a ideia de que essa noção de corporeidade ela é, na realidade, um... ela vem do, do... como intencionalidade do Husserl, que é uma intencionalidade que nós, estamos... nós o tempo todo somos consciência de alguma coisa. E o Merleau-Ponty, muito espertamente, porque ele é francês, ele derrama essa consciência no corpo e funda a ideia de corpo reflexivo. Esse corpo reflexivo é um corpo que tem... É, toda uma movimentação da consciência por todos os seus atos, né? Então, é, a Rosana está falando, eu estou pensando um bando de coisa aqui, eu estou me movimentando. Eu tenho, essa consciência também habita um corpo que se move no mundo com os outros, então recebe todas as subjetividades e todas as trocas que ele pode fazer. E ele também fala da fenomenologia do olhar, né? e o olhar também habita esse corpo, e ele tem janelas para o mundo. Então, e ele traz toda uma cultura que é, vem de uma pré-história do visível, como ele fala, e que vai se entrelaçar com todas essas movimentações. Então, eu trabalho muito essa ideia de... Eu não chamo de corpo político, mas dessa consciência no corpo, desse encontro com o corpo que ele chama de reflexivo, o corpo operante, o corpo atual, né? Eu trabalho na ideia, é, com essa ideia de que o nosso conhecimento ele se dá nesse entrelaçamento de movimentações e somente nesse entrelaçamento de movimentações é que nós podemos então ter a consciência de que nós somos um corpo também. Porque ele está lá no meio da bagunça fazendo tudo isso. E essa intencionalidade do Russell, derramada no corpo e virando um corpo reflexivo, o que, qual é, a, vamos dizer, o principal resultado disso daí? O principal resultado é que nós estamos no mundo imersos e sem divisão com esse mundo, certo? Então nós somos uma extensão do mundo e o mundo é a extensão da gente. Então, esse tipo de, de, vamos dizer, de motivação é, do Merlo ponty eu trabalho é, com os alunos, principalmente, com um aluno que, que trabalha a arte e que precisa compreender que o processo criador, ele é o derramamento de, uma, de um entrelaçamento da cultura no nosso corpo e recebendo subjetividades nessa troca da gente com o mundo então todo o meu processo vamos dizer de estar no museu como o Paulo disse é, é um processo de vamos dizer de, de no, me aproximar né como a Rosana falou ninguém dá voz mas me, a mim também ninguém deu voz até agora só um ou outro que dá voz mas é me aproximar vamos dizer de, um, de uma Uh, imagem dialética que possa trazer essas noções que a gente está discutindo aqui essa noção de que se eu acredito que o meu corpo ele se reflete em todas as movimentações que eu faço no mundo com os outros obviamente eu vou ter mais consciência do que eu tinha anteriormente se eu dividir o corpo do mundo na é verdade então essa noção de corpo reflexivo que, na realidade, traz o próprio tecido perceptivo nesse encontro com essas movimentações, é, é uma uma possibilidade de que a consciência, vamos dizer, e, e o seu olhar, e todo o seu as suas movimentações no mundo, possam ver mais do que estão vendo, falar mais do que estão falando, se conscientizar mais do que estão conscientes. Então, eu tenho trabalhado com essas noções, né, justamente acreditando que esse corpo político ele pode ser também uma noção filosófica do ser que está aqui que se lança no mundo com os outros e está ali batalhando para encontrar essa dialética, vamos dizer, da existência, como diz o Merleau-Ponty. Então, eu não fiz um texto, porque fiquei atrapalhada com as milhões de coisas que a gente tem nessa academia, nas nossas academias. Mas eu acho que essa discussão sobre o corpo político vem muito ao encontro dessa noção fenomenológica de corporeidade. E Então, mais ou menos, seria esse um recadinho muito pequenininho que eu teria que dar, vamos dizer, e, e, e muito, assim emocionada por acreditar que nós estamos fazendo um trabalho muito importante né e convidava todos para minha exposição de curadoria que eu fiz no museu que chama Memorial do desenho que tem um núcleo modernista muito importante ali dos nossos desenhos do acervo que vai ficar até 12 de fevereiro de 22 então se vocês puderem ir ela tem essas noções todas vamos dizer. Na, vamos dizer, nessa troca de olhares que eu consegui fazer ali dentro junto com a museografia com toda a equipe que trabalha com a gente inclusive a Alexandra Matias de Oliveira tá bom, meus queridos? Muito obrigada aí por me dar um pouco de atenção Carmen, eu é que agradeço show <risos> uh, gente, agora literalmente estamos abertos por favor, comentem discutam, discordem, por favor. A Dinani colocou aqui uma coisa que é muito legal realmente e é um ponto de vista a ser observado. Uh, não, a questão não é a pessoa querer, é ter mais me a mesma oportunidade de alçar a voz, de alcançar a voz, na verdade. Né? E isso é é fato, é muito simples. Branco, hétero, cis, escambau a quatro e falar mas uma série de outras coisas. A gente tem a possibilidade de ajudar tudo e a todos, mas a gente pode trabalhar junto. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Não existe a ideia de uma pessoa só, de um só. É o todo, o tempo todo. Eu vi e vivi muita coisa semelhante com a professora Elza, ao longo dos meus mestrado e doutorado, né? Chegou no final, ela estava acompanhando o tempo todo, uh, que é essa questão de sociedade, sim, mas sociedade, ela não começa na polis, ela começa com o indivíduo. Se você não se policiar e estar com alguém e se juntar e pedir e dar ajuda, não adianta muito. Ah, então, isso é... É punk. E aqui, no Ciantac, é uma das coisas que eu acho que a gente faz bem. O acolher significa pedir e dar apoio. Vamos lá, comentem. A Carmen perguntou a respeito dos, do, dos textos. Uh, já havia um pedido também, mais tempo, mais prorrogação. Sim, vocês podem me entregar o texto até o final de outubro. Até o final de outubro. Só pode entregar antes, entendeu? Que fica mais fácil, mas pode entregar até o final de outubro, tá? Uh, mas vamos lá, e aí, comentários, Fale, por favor. Queria dizer uma coisa em relação a isso que você acabou de falar, não sei se posso ou não. Por favor, com vontade? vontade. Não, não tem como não ser em conjunto. Quando você diz, começa antes da polis, claro, porque não há homens sozinhos, as pessoas, todas hoje, não é preciso serem de história para saberem isso, sabem que o homem pré-histórico não é sozinho. Ajuda-se, protege-se. Sem isso não há existência humana de espécie nenhuma. Portanto, é desde sempre. Sou eu e o outro. É exatamente. Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? A professora Elza vai falar, com certeza que ela tem a coroa toda para falar com a gente aqui, mas eu quero saber os comentários de vocês. Nada? Tenho. Posso? Pode. Fale, fale, não tem fale. aquela mãozinha para levantar aqui? Você nunca sabe se vai atropelar alguém. Não, tem sim Ela está aqui no Reações, não está? Eu, eu não ah, vai eu não vou levantar a mão aqui. Ó. Pronto. Desculpa, reações levantaram a mão. Aonde? Ó, está um no... oh, tá do lado de compartilhar a tela ali tem reações hum. com o um emoji. Ah, tá. Acabei de aprender. Também. Joia. Mas, Mas menos... qualquer coisa, por enquanto, levanta a mão aqui mesmo, que a gente consegue ainda ver. Contem, comentem. É... Primeira coisa, não sei, não sei nada. É, queria comentar duas, duas questões. A primeira sobre, sobre esse local que o PC estava falando, sobre dar a palavra e que a... Opa! Que a Djane, Djane? Dijane. Dijane. Djinane. Djinane, pronto, desculpa estava comentando, que não é, é querer, mas ter oportunidade. Eu acho que, enfim, eu posso falar do local de uma mulher branca, e dentro da academia se fala muito pouco da branquitude, e eu quero dizer da branquitude, porque se fala muito de local de fala e onde eu vou falar. Eu acho que nós, brancos, fazemos um exercício, é, nós não fazemos o exercício de pensar o nosso território de fato agir, é, quando a professora Rosane aí que eu quero linkar trouxe a militância acadêmica, eu gostaria de ser mais radical, eu não falo de militância, pois eu falo de rigor acadêmico, sabe, professora? Porque não, a gente precisa se entender enquanto arquivo, né? Existe uma questão de arquivo, documentação e universidade que ela é construída, então, quando a gente pensa, ah, mas o rigor acadêmico e os arquivos, é, isso foi construído por alguém, né? E estar na academia, eu lembro da minha primeira palestra na Fefelete, eu nem estava no mestrado ainda, faz uns três séculos, e essa, uma professora incrível que estudava cultura cigana, ela falou, vocês que estão chegando agora, precisam aprender que o trabalho da vida inteira de vocês pode ser jogado no lixo a qualquer momento, porque isso é academia, é um processo, e um processo que precisa ser poroso o suficiente para se saber errado ao final desta trilha. Né? Então, existe esse exercício de o que eu, enquanto uma mulher branca, posso fazer diretamente do espaço que eu ocupo, para que ele não seja só ocupado pelos meus iguais, mas sim pelos meus plurais, e isso é uma ação direta, que é militância, sim, eu gosto muito desse nome, mas ele é rigor acadêmico, porque não existe um espaço de construção de arquivo que fale de uma história só, isso é, isso é colonizador, não é mesmo? A gente está falando de um espaço que está se remodelando, e esse remodelar é um trabalho braçal mesmo, da gente é, olhar para as nossas pesquisas e entender o que de fato... É, como de fato isso vai formar um arquivo futuro né? então eu acho que é isso, mais do que militância é um rigor metodológico a gente já sabe que o espaço acadêmico e os arquivos e os documentos estão defasados. E a gente já sabe que não é uma epistemologia, são epistemologias, isso está dado, eu acho que não é um assunto novo. Entretanto, essa reflexão da branquitude, falo branquitude pelo meu local, né, é necessária e urgente para a gente entender o que a gente pode fazer enquanto figurantes de outras epistemologias, como a epistemologia indígena, né? ou como é, é, ações antirracistas, porque falar de uma academia para todas as pessoas e de um espaço universal é falar de todos, então, onde estão essas outras pessoas e o que nós podemos fazer diretamente, não sobre as pessoas, mas trazer, né? para tentar promover um espaço de equidade. Então, é isso, Eu acho interessante a gente entender que, o por... que a academia se faz de corpos e corpas, não é e a gente tem ações é, diretas para promover e que são ligadas ao rigor acadêmico, não só uma militância ou uma, ou uma, uma panfletária, né? ser panfletário, não é não é raso assim. É isso é bacana Ayla, porque quando você fala de, das, das problematizações com relação a gênero, você tem exatamente essa trajetória. Você tem uma trajetória que vem, lógico, da militância dos movimentos sociais, esses movimentos sociais que estão discutindo o que está acontecendo à época, né? então, a questão do corpo, direito ao corpo, direito né, de você discutir a questão reprodutiva, não é isso? As diferenças entre as mulheres, entre as próprias mulheres, de, a diferença entre os corpos, tudo isso foi muito assim: o que é fascinante, né? É porque foi junto. Foi uma militância nos anos 60 de rua, de pé no chão, de, de rasgar mesmo né, a, a, a roupa. De, a gente pode voltar até para aqueles ícones e as representações que depois foram sendo trans, eh, mudados e foram trans, eh, passados de outras maneiras, mas quebrar mesmo de falar, olha, eu tenho o direito de falar não, eu não quero fazer o sexo agora, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso vem da rua, vem do chão. E aí do chão para a academia e da academia de volta para o chão. Isso é o fascinante, porque os movimentos sociais interferiram. Quando você vai para a criação das políticas públicas, não é isso? É um movimento junto com a academia. Então você tem primeiro, lógico, o foco, como nós falamos rapidamente aqui, é lógico o foco da mulher urbana branca. Uh, tinha as, os primeiros movimentos vão falar sobre isso, né? A mulher branca urbana, nem a rural entrava. E depois você vai ter até a discussão das mulheres nas fábricas, né? Porque era o foco. Porque você está no momento de uma discussão ainda nas bases de produção, na isso, mão de produção, então as mulheres de das fábricas. Depois você sai das fábricas, nós vamos para as quituteiras, as lavadeiras, olha que lindo, as bordadeiras, não é? Para, para o trabalho fora das fábricas e o trabalho doméstico e dentro de casa, ele está vindo agora, vamos colocar de uma, de uns, umas duas décadas para cá. Então são, são trajetórias que se misturam. E que fazem, é o é fascinante porque a gente está discutindo que a desconstrução das, das assimetrias de gênero e o que que é gênero e o que que são esses corpos esses corpos como a Carmen colocou não é um corpo um corpo que que, que foi controlado disciplinado um corpo não é? é com seus gestos nós nós nos reconhecemos pelos nossos controles olha só não é então é muito interessante isso então a, a quando se discute gênero a gente discute é, o intelectual orgânico, orgânico não é? que a gente pode colocar assim, os trabalhos da academia, os trabalhos da academia contribuindo nas problematizações para a criação de políticas públicas, porque senão não é? nós vamos ficar discutindo e, e, e não devolvemos, de uma certa forma, todo esse rigor acadêmico, toda essa seriedade, essa profundidade que nós temos nas nossas pesquisas, para que você realmente cria a política pública. Então quando eu estive só para só para encerrar e passar a palavra para outro porque senão eu não é e eu gosto muito de falar e tem que me controlar, não é? Quando eu estava na secretaria da mulher é óbvio que não agora, mas nos governos passados, né? Nós sentávamos várias intelectuais, não é? De todas as universidades federais e algumas particulares, né? Para exatamente pensar, né? É como a gente poderia estar tá mudando, né, a situação dessas múltiplas sexualidades e essas múltiplas uh, mulheres e homens também, porque você tem aí, né, dentro dessa dessa gama das múltiplas sexualidades, para que você tenha uma sociedade justa. Então, foi muito interessante o diálogo com militantes, sem que não estavam na academia, né. Uh, Pessoas que sofreram, e aí traz a experiência, porque a experiência é um aprendizado importantíssimo, a experiência cotidiana, principalmente na, no, no núcleo que, de violência doméstica. Então, são as experiências né, que traziam, e, e aí e é os trabalhos mais profundos e mais né, com rigor, como você colocou, dentro né, uh, da nosso, do nosso universo, que nós estamos aqui da academia, em conjunto, e como isso avançou em termos de políticas públicas, senão nós não estaremos aqui hoje falando. Mas, infelizmente, como isso também está correndo risco. Não é? Eu é que eu diga. Jussara, você ia falar alguma coisa, você levanta a mãozinha. Conte. Então, eu fiquei aqui pensando quando a Ayla falou sobre a dor, né? o trabalho das mulheres que fazem performance, eu sou uma pesquisadora, sou arte-terapeuta, então isso me tocou bastante por conta da arte cura. sou mulher, e, e assim, o meu trabalho vai muito por uma vertente do corpo, da dor do corpo, mas não é essa dor que é provocada, uma dor física né, que é provocada, é uma dor que é minha, né, é uma dor que é minha e é uma dor pelo meu corpo não ser um corpo que está nos padrões de um corpo normal, né, então eu trago isso desde criança. Isso porque eu deambulo, eu ando, eu consigo, graças a Deus, enxergar, mas eu tenho questões que eu trabalho nas minhas performances há muitos anos, que eu trabalho essa questão do meu corpo. Então, eu penso, assim, a minha bandeira é trabalhar muito sobre, em cima uh, da deficiência física, né? Que eu vejo que poucos isso é falado, pouco isso é pesquisado. E, e, assim, eu penso como que a academia poderia contribuir para esse olhar. Porque é uma luta realmente muito complicada, muito difícil. Né? Uh, e lógico que as pessoas aceitam ou não né independente de eu ser mulher mulher se eu fosse um se eu fosse homem eu também teria essa questão e provavelmente eu faria a mesma performance do mesmo jeito como uma maneira de denúncia né olha olhem para isso existem corpos que não estão dentro de um padrão né que não fazem parte daquela da curva né não estão dentro da curva mas que são corpos que tem que ser respeitados e, e vistos e aceitados por uma sociedade e não são. né? Então, sabe, eu trabalhei como arteterapeuta na ACD há alguns anos, e eu até hoje sou inconformada, porque você não vê os cadeirantes, você não vê cadeirante na rua, você não vê. Basta uma pessoa ficar... Uh, não precisa muito uma hora sentar na, na frente da CD, um exemplo, fica uma hora. Vocês vão ver, são centenas, centenas, só crianças que entram, entram, entram. E eu, sabe, eu me pergunto, onde eles estão? Né? Como que é isso? Né? Então, eu ouço muito falar do, do gênero, que eu concordo total, né? uh, gênero, cor e, e, e tudo. Mas e essas pessoas né? que também que são negras, japonesas né? e que tem esse corpo que não é um corpo aceitado, porque não é, né? que ninguém quer ver. Onde, onde que entra esse corpo? Né? Esse corpo que tem a sua dor própria, né? que se expressa. Felizmente, eu sendo artista, eu consigo me expressar. Isso não diminui a minha dor, certo? Mas eu me expresso, enfim. Eu tenho uma hiperidrose absurda, então a minha mão pinga e sempre fui discriminada por isso, né? Desde menina ainda hoje tenho problemas com isso. Faço as performances usando isso, né? Eu uso o suor da mão como se fosse água para tinta. Mas, né? Tem pessoas que me ligam, me mandam porque viram no, no YouTube e aí se sabe se igualam a mim. Ai, que bom! Nossa, eu também tenho isso. Uh, que bom que você transformou isso em arte. Mas uh, isso é, é nada, né? É um grão de areia. Porque graças a Deus o que eu tenho é nada perto né, de tantas coisas piores. Mas é isso. Eu queria colocar isso que que essa dor não é só da mulher, né? Não é só do de quem uh, não tem voz, né? Eu acredito que a, as pessoas que têm deficiência no corpo também não têm voz, né? Os que são diferentes, os, os que são muito gordos, os que são muito magros, os que têm alguma deficiência, dificuldade de mobilidade. E ninguém fala, ninguém luta, pouco se luta, né? Não sei se vocês viram agora o nosso querido governo, né? Que <risos> tirou cotas, e, bom não vamos entrar nessa seara. Então é isso que eu queria falar. Obrigada. Já, Cristiane, brigadão. Uh, uma das coisas que você colocou aí, e é muito sério, para ter o respeito tem que ter o reconhecimento, né? tem que ter a visibilidade. A gente só pode reconhecer, a gente só pode não. A gente poderia fazer independente de qualquer coisa, mas a gente reconhece aquilo que a gente vê, que a gente enxerga. E muitas vezes a gente nem respeita aquilo que a gente enxerga, que dirá aquilo que a gente não enxerga. Você tem razão. É um, uma, uma, uma necessidade muito grande disso tudo. A professora Ana May chegou agora, estava ali esperando quietinha. Uh, ela está falando sobre o Paulo Freire, que passou por isso já há um bom tempo atrás. Né? E hoje <risos> volta a falar sobre isso, volta a ter os mesmos problemas preconceitos e gente que deve... <risos> que não lê nenhuma vírgula do que Paulo Freire falou, sequer prega o que quer dizer e se acha um direito de falar que tá errado, né? Você pode discordar, mas falar que tá errado tem que ser muito melhor, tem que provar muito mais, né? Arameide, você quer falar pra gente? Quer contar um pouquinho as o seu trabalho? Opa! Deixa eu ativar o som. Pronto. Você tá com som, mas não tá aparecendo nada aqui. Tá sem áudio. Continua sem áudio. Sem áudio. <risos> a gente não está te ouvindo de nada. Professora, eu não sei se a senhora já usou o Zoom, mas às é vezes precisa... Bom. Alguém falou, foi ela? Foi ela. Não sei se a senhora já usou o Zoom, mas às vezes precisa dar acesso ao microfone. Foi? Porque às vezes é, não está no mudo, mas a senhora não deu acesso ao microfone no seu computador. Eu acho que ela está com dois áudios. <risos> e alguém vem ajudar mas vamos lá uh, enquanto isso a gente tem a a, a... aha eu acho que deu um, monte... um barulho aí. Oi, agora? Está ouvindo? Agora sim. Ah, agora vai... ah. <risos> <risos> Desculpem o problema, viu? Imagina. Mas eu me preocupo hoje muito com, com o, o, a colonização do corpo também. Submetermos nos submetermos ao que a sociedade exige para o nosso corpo. Nos submetermos, portanto, se a sociedade é principalmente dirigida pelos homens. Este corpo é colonizado também pelas normas que interessam a estes homens. Então, isso é uma... Eu sempre costumo dizer que eu só acredito na libertação feminina no sentido da igualdade de direitos e igualdade de obrigações no dia que deixarmos de usar salto alto e no dia que o aborto não for criminalizado. Quando eu digo isso, as pessoas dizem, você defende o aborto? Eu digo, não eu defendo o aborto, né? Eu, eu, eu, eu defendo a descriminalização do aborto, porque nós temos direito ao nosso corpo. E se você, é, se você é religiosa, você nunca vai fazer um aborto, porque você acha que acima do seu corpo existe, exige uma, um degrau de fé que você não vai querer comprometer. Né? Mas tem que ser uma opção da mulher a... Tá? A, a, o, o que acontece com o seu corpo. Né? Então, a, a essa, essa, essa colonização é, é, inconsciente da gente. É, uma pessoa como eu, com 85 anos, já passou por várias, dessas, várias fases do feminismo, quase todas. Aquela fase em que eu, eu, eu desde de garota, defendia é, é, a igualdade no cotidiano de homens e mulheres, é? mas era introjetada em mim uma, uma ideia de que você nunca casaria, nunca ia ter filho, porque não ia conseguir homem para casar com você se você não, tivesse, não fosse complacente, flexível e, e, e cedesse sempre lugar aos homens. É? Então, eles vão sendo... É, educados para isso, para que, que nós, mulheres, vamos ceder o lugar para eles. Olha, eu só vinha fazer meu mestrado, meu doutorado, é, depois que meu marido tinha feito a livre docência dele. E a culpa era minha, ele não me proibiu de estudar. É. Simplesmente eu achava, eu fiquei introjetado, que o meu marido era mais... A ele como profissional, e nós, nós fomos colegas de faculdade, portanto, tivemos momento de igualdade, né? É, e e eu, eu própria achava que teria que ajudar a promover a, a profissão dele e depois eu iria atrás. E foi o que eu fiz. Né? Hoje eu olho e digo, mas que, que absurdo. Né? Mas é, é, foi assim que aconteceu. Né? Então, eu gosto muito da Nora Merlin, não sei se vocês conhecem. Ela é uma psicanalista ela, que trabalha com política, com arte, argentina, e ela trabalha muito esse, esse conceito de, de, de, de, de, de, de dependência e de colonização uh, cultural, afetiva, emocional, essa, toda essa colonização inconsciente, que a gente só vai estar, tom, tomar consciência tempos depois. Depois, né? Pelo menos, no meu, no meu caso, eu tive tempo para me tornar, e tornando consciente. né? É, por exemplo, a, a, a ideia também de, de fazer um doutorado, eu, eu, eu me obriguei a fazer um doutorado em um ano e meio. Nos Estados Unidos escrevendo em inglês. Hoje eu olho e digo isso é um absurdo, porque eu achava que eu não podia ficar separada do meu marido, ele tinha que voltar, ele era obrigado a voltar para dar aula, mas eu não, eu podia ter ficado mais um tempo, mas voltei para o Brasil, tinha que terminar e voltar para o Brasil. Então, essas coisas, a gente, quem é, eu acho que os jovens ainda hoje têm uma certa, mesmo os jovens batalhadores, conscientes, eh, eh, participantes dessa luta das mulheres, eh, que está que linda e está uma coisa assim, potente. Quando eu vejo as mulheres negras, o que elas têm conseguido? É algo de extraordinário, elas têm conseguido realmente mostrar sua face ao mundo. Né? ou suas palavras ao mundo, como dizia Paulo Freire. Né? É, elas têm mudado, eu tenho uma, uma, um fascínio muito grande pelas, pela produção literária da Mombasa. Ela é extraordinária. Né? E a luta, também tem, a gente tem que ver que a luta das mulheres e das mulheres não é contra os homens. A nossa luta é para, inclusive que também eles eles estão crescendo à medida que eles lutam ao nosso lado, né? Eles estão tirando dos ombros deles muitas obrigações, e porque a gente vai estar fazendo questão de participar politicamente da vida, né? De tomar decisões junto. Então, acho essas discussões muito importantes hoje, né? Para não se criar, eu nos eu, Estados Unidos, eles costumavam chamar isso de pós-feminismo, quando você aceitava o, o a, a colaboração com o, com os homens, buscava a colaboração. Eu publiquei em 2019 um livro sobre as mulheres arte educadoras dos anos 60. É, eu achei que era minha obrigação, porque quando, de vez em quando dizem, eu sou arte educadora, vocês não me conhecem, mas sou arte educadora, e como arte educadora, já ocupei várias funções, faço várias partindo sempre da ideia de que a arte é um privilégio que todos temos que ter acesso a ele. Né? Sem arte, o indivíduo não se desenvolve integralmente, porque nós temos três formas de nos comunicar. A comunicação verbal, que é essa aqui, a, a, a discursiva... Né? que é essa que eu estou usando aqui, a científica e a apresentacional, que, é a, a, que, que é a linguagem das artes, né? através da linguagem das artes, que não tem tradução para outra linguagem. Você pode usar uma linguagem para interpretar a linguagem de arte, você pode usar a linguagem verbal para interpretar a linguagem de arte, mas você não pode traduzir, não pode. Né? E, e Então, se você tem uma linguagem que não é desenvolvida, você não é integralmente desenvolvido. Né? Então, a, a, a... Eu, eu lutei muito contra esses três preconceitos, eu lutei tremendamente contra esses três preconceitos, não na época a ECA para mim era o paraíso interdisciplinar, o paraíso em que nós todos nos sentimos iguais, mas principalmente quando eu fui dirigir o Museu de Arte Contemporânea da USP, aí não foi, não foi brinquedo. É foi preciso fazer muito exercício físico para o ego, porque senão eu derretia naquela hora. Primeiro era o preconceito de ser arte educadora. Porque os artistas daquela época, os curadores daquela época, só faltava limpar o nariz quando a gente falava que era arte educadora. Né? É, o, o, os, os, os historiadores da arte, nós éramos assim, o, o, o fim o cocô do cavalo do bandido né? <risos> e, e éramos acusadas dos dois lados do, do lado da educação de que nós estávamos tratando de, de babado cultural que isso não interessava e não era prioritário para o Brasil e o, o lado da arte dizia que a gente estava apenas é, mediocrizando a arte que a arte não era para todo mundo entender isso eu ouvi de muito artista né? como hoje se diz que a universidade não é para todo mundo né? A grande luta da gente foi abrir a universidade para todos os que têm capacidade de chegar a ela, independente de cor, gênero, é, situação econômica, etc. Então essa a outra outro preconceito era ser nordestina. E o mais engraçado é que eu nasci no Rio, mas sou pernambucana. Porque você é de onde a sua cultura foi feita e a minha foi feita em Pernambuco. Né? É, e, e o terceiro, havia um terceiro preconceito, que era muito engraçado, porque eu, eu nunca tinha entrado em, em, em ligação com a, com a sociedade de, de fora da universidade, que, na realidade, é quem manda nas artes. Os ricos do Brasil é quem manda nas artes. né É, é quem é quem é, manipulam com o mercado, subindo artistas, descendo artistas, é, e assim por diante, leilões e galerias, etc., e, e, e a o a outro preconceito, se acredita que até sobre o meu nome é, é, eu tive preconceito, porque, veja bem, Barbosa é nome de pobre no Brasil. Então, os ricos que mandavam no MAC franziam o nariz com, a minha, com, a, com o meu sobrenome. É, é, depois, Ana May, Anna May é, é, em geral, na minha época, na minha época que eu dirigia o MAC, 30 anos atrás, a, a, a elite a elite que lidava com as artes era muito europeia Ela, eles não davam muita bola para os Estados Unidos não. pop art para eles era lixo entendeu e tanto que quando eu entrei no MAC não tinha nenhum nenhum nenhum exemplar na coleção de pop art Elsa está por aí eu acho que Elsa está por aí né Elsa Zambelli Elsa pode confirmar isso é, é, e, portanto, meu nome é de origem americana. Eu sou de uma família que me, que mandou meu pai estudar nos Estados Unidos e não na Europa. Naquele tempo só se mandaram estudar na Europa. E eles me mandaram estudar, na, no, no mandaram ele estudar nos Estados Unidos. Então, quando ele veio, encontrou minha mãe no navio e, e, e casaram, e ele resolveu botar esse nome, que eu não sei porquê porque ele morreu cedo, quando eu tinha três anos, a minha mãe, quando eu tinha seis, não deu para me explicar de onde veio o nome. Só que eu sei que é muito americano. É o nome da Tina Turner, por exemplo. E é nome, principalmente, de, de negros americanos. A Ruth May, não sei o que, isso é muito de negros americanos. Eu não sei bem por quê, mas o pessoal, como não tinha contato com, com a cultura americana, olhava aqui e me chamava de Ana Mãe botava a gestalt foi contra mim que você na segunda gestalt você fecha uma figuração o que desconhecida você fecha relacionando com uma uma configuração conhecida né então botavam inconscientemente o tio e me chamavam de Ana Mãe e eu imagino que eles pensavam gente uma, uma, uma, uma família que bota o nome de Ana Mãe numa numa filha deve ser uma família muito muito brega muito ralé <risos> muito sem noção né você sabe que quem descobriu isso a, a, a, o preconceito contra o meu nome <risos> foi a minha secretária que era muito inteligente era uma moça muito inteligente é uma moça muito inteligente. Acho que foi sua secretária também, não, Elza? Não sei. A Margarete. Um dia ela chegou muito zangada junto de mim e disse, professora, a senhora vai me dar licença, mas eu vou agora em tudo quanto é documento que sair do MAC para fora da do, da USP, eu vou assinar o seu nome inteiro. Eu disse, mas é muito cumprido, Margarete. Ela disse, não, mas é nome de rua. Aí passou, porque o nome do meu pai é Tavares Bastos. Sobre o sobrenome do meu pai era Tavares Bastos. Passou, fazer escrever Ana, Mey, Tavares, Bastos, Barbosa. <risos> Não melhorou nada, mas <risos> o mal já estava feito. Mas esses preconceitos todos de classe, tá? o preconceito contra a mulher nunca é sozinho. Ele sempre vem e, vem e puxa uma série de preconceitos. Então, como no meu caso foi geopolítico, não, sou dona Cristina depois sou, a minha área arte educadora né é, e pobre era esse o preconceito via <risos> puxando tudo hoje eu acho que a luta das mulheres está indo muito bem espero que no Brasil a gente não se recolha como querem que nós queremos que que nós nos recolhamos, nada disso. Vamos continuar na luta, né? na luta para a gente conseguir que os direitos e, a, e espaço para que a gente exercite os nossos deveres de cidadãos também. Bom, era só isso. Como sempre, uma delícia. Obrigado. Uma das coisas que... Fica muito firme na minha cabeça. Eu conheci a Ana May, primeiro, óbvio, era meio como bibliografia, eu tinha conhecê-lo, eu tinha que saber. Eu estava citando a Ana May, e a gente foi fazer um congresso, a gente foi participar de um congresso, e para mim Ana May era assim: <risos> aquela biografia já devia estar morta né, há séculos, porque, meu, isso aqui é, é livro, tem vários livros, então já foi. De repente eu estou com ela no avião para Portugal. E a gente foi participar do SIDAI em 2005. E a da meio... <risos> a gente pegou os três bancos do meio, ela ficou no quarto banco. Ficamos os quatro, assim. Eu, Reinaldo, ela. E tinha mais uma amiga minha que estava viajando comigo. E óbvio, a gente não parava. Meu cabelo naquela época estava azul e verde. Era multicolorido. Um e caía na gargalhada. E falava, e gritava, e fazia, acontecia. E a. Ia... Coitada, dando Ana May do lado. A gente chega no congresso, fala, nossa, mas peraí, a Ana May vai estar tá aqui? Aí eu pergunto para uma amiga, em comum, que na época foi a Silvia, Silvia Barros, me apresenta, Ana May, porque, meu, eu tô usando ela no meu mestrado, tô falando dela, tô isso aí, mas não conheço. Ela tá ali, do seu lado. Eu fiquei espantado. Eu falei, caramba. Aí foi, Fiz a minha apresentação, ela foi logo depois. Vai colocar os brazucas tudo junto. Ela chega para mim. Primeiro me cumprimenta, já tinha falado comigo antes, porque a Silvia apresentou. Aí a Ana May vira e fala: Eu sou que nem você, eu não aguento ficar sentada para falar também. Eu estou me matando aqui, tá? Eu estou me forçando ao extremo. Uh... <risos> depois disso, a Ana May, que já era referência, virou mais referência ainda. Aí, para pirar tudo, ela foi minha banca no doutorado. Putz. Tudo bem, eu pedi. A, a, a, a Elza concordou, foi muito em comum acordo. E tinha um porquê muito sério aquilo ali, né? Só que depois disso, eu já era apaixonado, ficou pior ainda, né? Então... Obrigada, Ana Meie. E sim, Barbosa não nome de pobre, infelizmente. E você não está contando que depois você fez um congresso em Portugal, e aí foi a única vez que a Universidade de São Paulo me deu dinheiro para. Porque eu recebi a carta dele assim, olha, eu estou organizando um congresso e tal, se você aceitar, eu já, eu já é, é, entaminho para a reitoria, todo o pedido de passagem e estadia. E eu digo, ah, isso eu não vou, não. aí mas acontece que quem estava organizando com ele o congresso era a Elza Zemeiro. Era, Aí um belo dia, eu, disse, eu, eu digo, eu não vou, nem, nem me nem preparei com a coisa muito direita, porque eu digo, eu não vou, não, porque eu não disse que nunca me pagou nada. Né? Tinha pago, pago apenas uma vez que eu fiquei brin, briguei com o diretor por causa de uma SBPC na Bahia, ele, ele não pagava de ninguém, aí ele deu para todo mundo. Era a época do Penuela, e o Penuela até foi muito engraçado, porque surgiu uma briga, assim, tipo, federais USP, o pessoal das federais no, na SBPC dizendo, vocês na USP têm tudo, nós não temos nada, não sei o quê. Penuela disse, eh, vocês querem ir para o Congresso, pagam para vocês. Aí o Penuela, o quê? Olha, é a primeira vez que a USP paga, uma viagem para mim, porque ela brigou com o diretor. <risos> então, você imagina se eu ia receber... Mas aí a Elza, sem brigar com o reitor nem nada, ficou, foi, foi lá, conseguiu a passagem, um belo dia eu recebo o telefonema da reitoria. Olha, você tirar o, o, o dinheiro do sua passagem e do seu, seu estadia. Então, ele, ele conseguiu, pela primeira vez que ela. <risos> a taça... é Aquilo foi realmente. Complicado para caramba, porque além de tudo ela tinha acabado de ser hospital, então <risos> ela tinha. Mal... nossa, vamos para ver. Foi o terceiro. Se E a Elsa ficou ah, lá com <risos> <risos> a meio para cima para baixo, cuidando dela, fazendo acontecendo. Eu um pouquinho. A, a Elsa nesse ponto, nem sempre foi. Bom, É minha orientadora é eterna, então não tem como. Tá Vai, a Elsa, aí, delícia. É uma... né? Ela é. Lourdes, queres falar? Quero só dizer que adorei esse congresso à vez de 2009. Foi, <risos> pois é. E, se... e depois, também já agora, gostava de, de dizer uma coisa. Quando nós ouvimos isto tudo, perguntamos porquê é, é possível que nos falem ainda de democracia? Será que isso existe? É porque nos falamos constantemente de países democráticos. Evidentemente, não, não estamos, não sei, olha, eu não estou no Brasil, que se calhar não é muito democrático neste momento. Mas quer dizer, democracia tem a ver com igualdade para todos. E onde é que essa igualdade está? Onde é que está a educação democrática na academia e por aí fora? Eu não a vejo, mas se alguém me quiser responder, agradeço. A gente tem um problema sério e talvez, Ana May, inclusive, possa falar um pouco mais sobre isso, que é o sentido de isonomia como sendo o sentido de igualdade. Isonomia não é igualdade. Não é Todo mundo é igual perante a justiça. Tem muita coisa aí que... Não, não, não é Infelizmente, não, não é isso. Infelizmente, nem isso. Porque a justiça do pobre não é igual à do rico. É nem pelo, isso. Menos, pelo menos em Portugal. Não em Portugal. E igualdade tem muito mais a ver com, que nem a Dinani colocou também, a questão de ter as mesmas oportunidades. Então não adianta nada a gente falar de igualdade, ó, oh, tá aqui, vem pegar. Mas você não tem como ir pegar. né Você não tem como conseguir nada daquilo. Então, essa democracia a gente tem que fazê-la acontecer. A gente tem que trabalhar realmente e exigir essa democracia. É? A, a, a... acho que faz parte desse nosso corpo único uh, lembrar que se dói o pé vai ter que doer a mão também, vai doer a cabeça vai doer tudo não dá para você machucar só um lado e, infelizmente o que acontece hoje é exatamente isso, a gente machuca só um lado ah, mas tudo bem, ele tem calo, não tem importância oi, não, não tem não é isso não, falta muita coisa aí Fala, Elita. É, deixa eu baixar a minha mão. Eu queria, na verdade, eu fiquei aqui com, com vontade de ouvir mais a, a G e a Janaína. É G é Eu não sei o seu nome. É Gê? É Pronto. E a Janaína... É Gersonia. Gersonia, perdão. Gersonia. Pronto. É, porque esse diálogo dela não, não queria que fosse um, um rio sozinho, queria ser mais água para a tua fala também. E que a primeira questão é, é, é muito importante que a gente, claro, por uma coincidência, acho que nós trouxemos te, o tema da mulher, que foi muito, muito incrível ver, ver isso, mas existe uma questão de interseccionalidade, né? Eu acho que vou evocar de novo, existe um Ciantec Curadoria que foi feito no passado online com a Estela Lapone que eu acho que você vai gostar muito. Está disponível no Facebook do Ciantec. E a Estela é uma performer, em videomaker multiartista incrível, é uma pessoa deficiente também, além disso. E ela fala muito sobre essas causas torno a, a bater na tecla onde ela se entende enquanto uma mulher militante e ativista, entretanto, ela fala bastante que a arte dela não é inclusiva, a arte dela é arte. E por que só é, só é chamada quando existem uh, a Bienal inclusiva, dança inclusiva? Na verdade, esse acaba sendo né, um conceito excludente, não vamos pensar aqui superficialmente, é óbvio que tem que ter. É um fato, tá? Que haja muita Bienal inclusiva. Ponto. Entretanto, eu acho que é aí que eu vou dialogar com a Janaína, que é porque, raios, essas pessoas não estão em outros locais também, nas Bienais, que não são inclusivas. Né? Existe um artista, um bailarino incrível chamado Marcos Abranches que eu não sei que você é, mas ele é um dos bailarinos mais poderosos que eu já vi em cena ele dançou muito tempo com sandy Borelli, e o Marcos ele tem uma diferença intelectual que todo o, o, a, o movimento motor dele é diferente. É uma atrofia muscular que torna a movimentação dele absolutamente diferente. E a partir disso, ele desenvolveu um corpo que é único. E ele penetrou espaços da arte, não inclusiva, mas da arte. Ele é um bailarino, ponto. Ele é um bailarino que tem uma deficiência também. Mas primeiro, ele é um bailarino e ele frequenta locais de outros bailarinos, com corpos padrão. Eu acho que esse diálogo também nos interessa. É claro que a militância fez existir, né? Então a gente precisou começar, por exemplo, com exposições de mulheres, mas a gente quer ver mulheres falando sobre tudo, né? Quando eu sou convidada a falar, eu não quero falar só sobre as mulheres, eu quero falar sobre o que eu quiser, né? Eu acredito que todos aqui, né? Não necessariamente você vai ter que falar sobre feminismo, eu quero falar sobre ciência, sei lá, não quero não, porque eu não entendo. Mas, enfim, podemos falar sobre o que quisermos. Esse é interessante, saber do nosso espaço... Janaína, a gente precisa dos homens como eles precisam da gente, né? Saber o que eles podem fazer para serem aliados. Eu acho que essa é uma boa palavra, muito bem empregada, e essa questão vai deles também. Eu estou um pouco cansada é, de ter que educar, talvez. Esse não é o meu local também, mas é preciso que as pessoas se aliem, não preciso... É, ouvir das pessoas negras todos os dias o que eu tenho que fazer. Pelo amor de Deus, eu tenho um Google, eu também preciso, por mim mesma, me educar para não ser uma pessoa racista. né? Portanto, os homens também precisam entender esse papel de aliado e fazer, nós pessoas, nós né, eu pessoa que não tem uma deficiência aparente, não preciso dar espaço na minha produção para outras pessoas, vejam isso é muito importante na produção acadêmica, que, como a professora Rosana falou, vai, direta, vai diretamente, não, mas ajuda e contribui para a feitura de políticas públicas, que vai cooperar aí sim, diretamente com as populações. Então, esse exercício é muito interessante, né? E de nós, sempre volto, de nós também. É, que, o que podemos fazer hoje <risos> para adiantar o lado de alguém? É muito importante o que você falou mesmo, né? Porque a partir do momento que você fica batendo muito, olha, não entra é, uh, inclusão, inclusão, inclusão, não tem, você já tá colocando a pessoa como o diferente, né? Óbvio. E é, é uma coisa assim que eu sempre penso muito, né? Quando eu estou diante de pessoas com alguma dificuldade física, intelectual, mas uh, o que eu penso que, assim, para mim, eu, Chersoni, uh, eu acredito que através da arte uh, as pessoas conseguem olhar um pouco mais para isso. né? Porque é uma questão até de vivência. Né? Eu sempre, desde menina, trabalhei com com socialmente excluídos, né, em, em comunidade, dava aula em comunidade. E eu, eu, eu ouvi muito as pessoas falarem o seguinte, nossa, como que você consegue? Você né? não tem medo de pegar piolho? Você não tem medo de... Quer dizer, né? quando eu trabalhei na CD, nossa, mas eu não posso nem ver isso. Isso não... Gente, juro, comum isso, eu ouvi isso. Nossa, se consegue olhar para aquilo? Porque ninguém quer ver, eles preferem, as pessoas, às vezes, parece que uh, uh, isso é uma exclusão mesmo interna de cada um, né? Uh, é como assim, olha, existe, mas eu não quero ver. Então, eu acredito que você fazendo uma ação, né, uh, uma ação pública, eu fiz uma na Avenida Paulista e vou fazer, se Deus quiser, em breve outra. É um jeito, né, através da arte, você conseguir com que as pessoas parem e pensem um pouco, né? Nossa, é verdade, né? Olha aqui, essa rua não tem calçada. Né? É uma prática comum, isso sempre foi. Eu entro num restaurante, eu fico olhando. Aí eu pergunto, onde é o toalete? Ah, é lá em cima. Não tem aqui embaixo? A pessoa responde, não. Eu falo, escuta, mas como uma pessoa com dificuldade de locomoção, um idoso, uma pessoa com problema, um cadeirante, como é que vai frequentar aqui, não pode? É, na verdade a gente nunca pensou, mas como você nunca pensou? E as pessoas que normalmente estão comigo, para, você está causando, mas eu não consigo, sabe? Uh, não não fazer com que é uma coisa pequena é nada com que a pessoa pense que isso existe né que existem pessoas que não conseguem se locomover e que elas por que que elas não têm o direito de frequentar aquele lugar né então são essas pequenas coisas assim que eu eu acredito que a arte ela possa falar e eu eu tento se tento não eu falo disso né porque são pessoas que são invisíveis, né? A gente tem muitas pessoas invisíveis, né? Não só o deficiente físico. Outro, o morador de rua, eu estou fazendo um trabalho com morador em situação de rua. Agora, um trabalho, uma pesquisa, Vou, eu vou, fico na madrugada com eles. E, e eles falam isso para mim. Né? Eu estou trabalhando arte com eles. Eles falam, ninguém olha pra gente. Nossa, que bom que você olha, que você me abraça. Quanto tempo eu não tomo, eu não levo um abraço? Isso é uma realidade e que a gente esque, a gente não é que a gente esquece, não está no nosso, no nosso, no nosso dia a dia, né? No, no nosso roteiro, vamos dizer, né? Trabalho, pesquisa e é, é difícil, né? Então eu acho que aí entra um pouco a história que a gente estava, vocês estavam falando do dar voz, né? Se, eu acho que através da arte a gente consegue, né, ou de um trabalho de, de, uh, científico, né, de um artigo, da voz uh, a essas pessoas falar, olha, eles existem, né, você pode ter medo, você pode qualquer coisa, mas eles existem. Tem pessoas que apedrejam eles, já me mostraram machucado, passou um cara de terno e apedrejou um morador. <risos> Então, é uma preocupação grande minha. Isso é horrível, isso sim. São seres humanos, não tem nem o que pensar. Mas, de novo, são corpos que fazem, né? São corpos que estão aí, do mesmo jeito que a gente pode produzir uma série de coisas boas. Uh, tem um monte de gente que é só idem. Idiota, talvez. Não é o is destrutivo, é idiota só. Mas, ok. A gente pode fazer. que nem eu falei no comecinho, uh, você pode ser aquele beija-flor que vai levar uma gotinha de água para um incêndio, como pode ser aquele helicóptero, tanque, que vai despejar toneladas de água. Mas faz. Não deixa de fazer. A gente tem tá sempre ali. Uh, vai lá, Carmencita. Sem problema nenhum. Obrigado, Uh, adoro, adoro a participação de vocês, com certeza. Uh, Jana, você foi instigada também, você gostaria de falar alguma coisa? A Jana também participou em seus anteriores. <risos> Oi, gente, boa noite. Ah, não sei se ela estava falando comigo, falando, acho que não é comigo, ficou comigo, né? Foi assim, ah, assim, poxa, tô aqui, tranquila, só... Só desfrutando desse momento aqui, pensando junto com vocês, <risos> escondidinha no friozinho aqui. Mas, gente, beijão para todos, um prazer rever a todos vocês, aos que é, é, eu não vi anteriormente em outras, em outras edições. Fica aqui o, o, o, o meu prazer em conhecê-los. Né? Ah, mas eu estava aqui pensando, gente, a gente sempre chega numa discussão que é muito complicada, né? É... Eu vou voltar e vou começar a dar voz de novo, né? É, eu fico... Eu, eu não eu gente, eu tô... Aliás, perdoe, gente. Eu, antes de eu começar, eu vou pedir desculpas porque eu tô numa onda de predifício, tá? Então, eu espero. A coisa tá muito complicada e eu tô, infelizmente, vendo exemplos, assim, que estão me deixando muito desesperançosa. Então, assim, é, nós fizemos um evento ano passado, né? Que nós fomos, que é, acabamos saindo bastante na mídia, tudo isso pela coisa de dar voz às mulheres. E nós estávamos fazendo sim, nós sempre buscamos, né? É, é, é, aí não só as mulheres, a gente sempre busca palestrantes, participantes, a gente sempre busca é, é, é, é, incluir a todos, não era? Mas por um acaso foi um evento que teve. É, é, é, muitas palestrantes mulheres, com uma mesa de abertura toda de mulheres, organizado por mulheres, acabou dando certo, não foi proposital ser assim 100%, não foi 100%, mas estava lá nos 90% com mulheres, então acabamos ganhando uma boa visibilidade em relação ao dar voz às mulheres. Né? É, aí eu fico também um pouco nessa coisa do dar voz ou não dar, inclusive porque vocês que me conhecem um pouco mais, eu uso essa expressão dar voz não para o, o, os grupos discriminados humanos, mas vocês sabem que eu também sou dos direitos animais, né? então aí sim os animais não têm voz, né? então a gente cuida disso, mas retomando essa questão do evento, nós... É, é... Tivemos uma, um, um, um retorno muito positivo em relação a isso, que nem foi tão, tão proposital assim, como eu falei. Né? É, uma, é uma postura nova, nossa de sempre. E aí vem a parte, né? Aí veio o retorno negativo. O retorno negativo me deixou completamente abismada, completamente, o retorno negativo, gente, assim, eu fiquei muito chateada, muito desesperançosa, porque não foi um retorno negativo, nossa gente, perdões é que eu não vou me lembrar o tema, era um tema ligeiramente político, não tão forte, né, mas levemente disfarçado, né, é, mas... No, mas, de qualquer maneira, a gente forçando bastante né, e colocando bastante a situação já a genocida do fim do ano passado. Né? É, o, no, o retorno negativo veio de mulheres, principalmente. Uh, algumas professoras é, abertamente ativistas e feministas nos questionando sobre a quem nós demos voz, né? E veio muita coisa nesse sentido, assim, é, é, eu fiquei muito chateada, gente, eu fiquei muito chateada assim, porque não foram pessoas, não foi, não foi o homem branco velho reclamando de poxa, mas eu sou o melhor nesse nesse campo porque você não me colocou aí, né? Muito pelo contrário, foi como é que você deu voz a ela e não deu voz a esta outra? né Então, conforme vocês iam falando em dar voz, isso foi foi me pegando um pouco, porque foi exatamente isso, ah, você teve uma plataforma de dar visibilidade, foi escolha a sua, foi você que escolheu os palestrantes, foi você que escolheu, você teve um público de quase mil pessoas te assistindo e não sei o que, não sei o que lá, com uma discussão tão importante, e como você deixa tal pessoa de fora? E como você deixou essa outra pessoa de fora? Né? É, então, e aí, gente, de novo, não vou citar nomes, mas... É, não foram os nomes de, de pessoas que estão sem voz, né? foram as grandes vozes que têm bastante voz dentro deste campo deste assunto. Então, assim, eu falei, como é que as pessoas que defendem, que são as nossas maiores vozes nisso, estão reclamando? E assim, teve o, você devia ter chamado fulano e teve você devia ter me chamado. Como é que eu não estou num evento que está falando disso? Né? E, e aí, pai, a gente começa a tentar justificar, a gente começa a tentar uh, é, é, colocar e falar muito pelo contrário. A gente estava trazendo, dando visibilidade aos outros e ouvindo novas vozes. E no fim, a, a gente teve um pouco de... de... Estou procurando uma palavra mais bonita do que sabotagem, mas não estou conseguindo achar, gente. Né? Assim, é... Foi um ataque pesado, foi um ataque pesado, começaram... A gente estava muito preocupado por ser um evento virtual e por ter acontecido em alguns eventos, né? de aparecer né? uns bolsominion da vida, né? uns terraplanistas da vida aparecendo para falar né, Aqui que vocês estão discutindo ciência, como aconteceu em alguns outros eventos. Mas não, essas pessoas foram essas pessoas que entraram para falar, assim, vocês não sabem do que estão falando, quem mandou não chamar a gente que sabe o que está falando, né? Então, houve uma sabotagemzinha feia, que me deixou muito chateada, muito chateada, assim. É... Então, como eu falei, gente, eu não estou muito... <risos> eu, tô, eu, eu não estou muito aqui contributiva, né? E a gente tinha feito um evento há pouco tempo antes sobre ciência colaborativa, né? Então eu tava ainda naquela coisa de, ai que lindo, a gente colabora, ninguém solta a mão de ninguém, e aí veio uma porrada dessa, assim, sabe, que é, é, é... vieram, criticaram, ficou todo mundo com essa coisa e falou assim, mas você chamou uma pessoa que ninguém conhece, ou você chamou uma pessoa que... A gente chamou, por exemplo, uma pessoa do México, uma professora mexicana muito é, ativista, é, é, feminista e indígena, é, com uma presença muito forte, e as pessoas reclamaram que... qual a pertinência disso para a gente no Brasil. É, é, é, assim que que a gente tá ouvindo E aí começou aquela coisa assim então pera aí né a gente tem que pensar nos nossos nativos né que que você tá falando de nativos mexicanos e assim não ah, a gente tem que se juntar na América Latina mas não é para tirar o lugar do brasileiro e gente eu ouvi cada barbaridade assim então assim é, é... Eu fico muito preocupada com essa parte colaborativa, sabe, com, com o quanto é como vocês falaram em outras falas, né? O quanto não está enraizado na gente, o quanto não não enfiaram dentro da nossa cabeça essa coisa da, do, do, do não estar feliz pelo pelo outro, né? Daí eu quero ter voz. Então, se eu tiver voz e o outro tiver, tudo bem. Agora, se o outro conseguir voz antes de mim, aí não. Então eu fiquei muito preocupada, inclusive pensando o quanto isso é inconsciente, o quanto não era, mas é, essa, esse divisionismo né, implantado que só nos enfraquece, né, que só nos enfraquece, a gente já sofre tanto é, com, bom, com tudo, tudo. <risos> tudo que, no, que nós sofremos de discriminação ao longo de séculos que a gente tem que se recuperar e se levantar e agora essa coisa de tentarem nos dividir por dentro né então eu não sei gente não sei se vocês têm um horizonte um pouquinho mais é, é, claro em relação a isso se vocês têm outras experiências e se vocês também estão sentindo isso né mas eu fiquei muito preocupada que o, o, o, os avanços que a gente possa trazer estão sendo é, é, sabotados de dentro, sabotados de dentro, né? A gente tem essa questão de, de um presidente da Fundação Palmares Racista, né? é, é de um, é, é um ministro um astronauta que está fora de órbita e que não acredita na ciência e essas coisas, então eu acho que isso é um um projeto, um projeto de nos é, falou assim, ah, eles estão se unindo demais, né? Vamos vamos atacá-los por dentro. Então, gente, desculpa, eu não queria eu não queria chegar assim jogando esses quilos de frustração em cima de vocês, né? Dividindo essa experiência sem poder colocar nada um pouquinho mais teleológico aqui, né? Assim, um horizonte um pouquinho melhor. Mas eu quero muito ao longo desses dias escutar todos vocês. E sentir isso com vocês, né? Sentir o que que. Como que a gente se levanta, né? Como que a gente se levanta? Mas desculpa, gente, do fundo do meu coração, desculpa mesmo, viu, gente? Um abração, um prazer ver todos vocês. Já creia, faz parte também esse, esse olhar um pouco mais Vamos chamar de realista de pelo menos quem sofre, né? Todas as dores. Uh, infelizmente, isso é normal, a gente tá vivendo tudo isso, a gente tem... Eu, eu, eu parto do seguinte princípio, eu eu dou as boas-vindas a quem quer que seja. Você veio para conversar? Vamos conversar. Mas você vai ter que respeitar todo mundo. Você vai ter que escutar. Ah, então, você pode ser antagonista às minhas ideias, não tem importância nenhuma. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Mas me dá uma tese para gente chegar com uma antítese e, quem sabe, sair daqui com uma síntese, né? Eu acho que a ideia de viver em sociedade é essa. Eu não preciso pensar igual a você, mas eu tenho que respeitar o que você pensa. Né? E se o cara, se o nosso fora de órbita, ele já era um idiota lá em Nova York, aqui pior ainda, uh, pelo menos não era terraplanista. Ele não pode falar nada. Então, ok, está valendo. Menos mal. Mas tudo bem também. Tudo bem. Tem gente criativa o suficiente para acreditar nisso. Está valendo. Mas eu acho que o respeito vai caber de todos os lados. Sempre. Mas valeu. Madalena, e tu? Quer dizer algo? Carinho. Nada, no te oigo. ¿Me hablas a mí? Ah, ahora sí, sí. Hola, me hablas que hablo español aquí. Entonces, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ti te gustaría hablar algo de. de, de, de, de? Texto ou de, de lo pouco que eu tenho escutado? Escutado? Uh, Acabo de chegar, estava em outra reunião. Ah, bom, bueno, Ah, uh, Pronto. Vamos então a, a continuar um pouco mais aqui. Si e se você quiser, habla, dale. Ok, sim, sí, de acordo. Vale. Uh, gente, vamos lá. Uh, antes de partir para esse, esse corre, Hamilton, ah, você ia falar alguma coisa? Você abriu a câmera? Gostei de ver você abrir na câmera, mas ficou quieto depois? Conversa, com, com, confessa. O, o, o, o Zé te intimidou. Nem vai falar nada. É, tá bom. <risos> Não intimidou? Tá bom. Gente, boa parte do Ciantec. É exatamente isso. É né? todo mundo ter, sim, não digo voz, mas poder colocar exatamente o que se pensa, como está sentindo, como está vendo e o que aprendeu. Quem quer, não, essa troca de aprendizado, essa troca de conhecimento é extremamente importante. Uma das coisas que eu aprendi muito, e isso foi. Não estou puxando o saco, mas é verdade, com a Elsa, é primeiro escutar muito. Eu escuto muito o que as pessoas falam, uh, depois ter alguma ideia. né? E a professora Elsa me deixou exatamente assim, nessa situação. Uh, eu tenho que criar primeiro todas as minhas teses para poder escutar as antíteses. E dessas antíteses, sim, formar uma síntese um pouco melhor. A Maria está colocando aqui, as narrativas são importantes para nossa própria conscientização. Essa é a contestação daqueles que querem contribuir em trajeto opressor. Eu adoraria fazer exatamente isso, mas chegar ah. em todo mundo e minar o campo de todo mundo, principalmente se for da situação. Mas, ok, não vou falar de partidarismo hoje, então é. agora Uma hora eu falo. É. Professora, você ia falar alguma coisa? É. Aí já abriu é. áudio, fonte é, eu tenho reunião em seguida as janelas da arte estou é, muito emocionada de estar aqui com vocês está sendo um aprendizado incrível quanta generosidade é, pessoas com deficiências pessoas da, da rua artistas que são colocados Aqui para nós, as exposições, é, todos esses eventos é, que se somam e através de pessoas, de personalidades, nós estamos aqui de fato diante de personalidades, certo? Eu quero começar pela... Eu vou chegar ao, ao, ao Paulo, mas eu gostaria de começar agradecendo muito ah, toda a experiência, toda a vida é, compartilhada da professora Ana Mei Barbosa. Algumas aulas atrás, ao homenagear é, o professor Paulo Freire, viu, professora Ana Mei, não sei se você está me ouvindo, nós fizemos uma homenagem a você também. Nós temos uma pessoa, que é da Agostim, que está fazendo uma tese sobre. Uh, o, o, o, o, o, o, o momento dessa grande arte educadora, eu diria, de uma das principais, não só do Brasil, mas do mundo, muito generosa. É, é difícil dizer por onde colocar a esteira, mas é, essas falas é, dos artistas, das artistas, ir ao encontro das pessoas de rua, as emoções jorradas aqui, aqui hoje. Está com a professora Carmen, está aqui com a Alessandra, que está sempre conosco. O, o, o Lucas, que trabalha, gente, ele trabalha a ideia praticamente do vazio dentro da arte, para que o vazio provoque. Todos vocês que falaram, eu uh, diria que está sendo um grande aprendizado e também uma oportunidade única de poder entrar um pouco na ambientação de vocês, na casa de vocês, na biblioteca de vocês, no cantinho, na mesa de trabalho, nesse momento tão difícil, não só para o mundo, mas de um modo muito especial que nos toca, nos toca a todos aqui nesse Brasil com tantas necessidades. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a Maria de Lourdes. Hora que você apareceu, Maria de Lourdes, eu acho que você, com essa experiência que a gente teve no ano passado, foi a, a, última, a, a última visita antes da pandemia, lá em Lisboa. Ela nos acompanhou, colocou toda a tecnologia em relação a museus históricos e abriu, por exemplo, uma nova leitura sobre o Jerônimo Bosch, que trabalhou o tempo todo o corpo, as metamorfoses. Não sei como agradecer. Tem um orientando trabalhando essa metamorfose, essa corporeidade. Eu sei que eu deveria ter chamado, em primeiro lugar, o Paulo César. O Paulo César, ele é fiel a tudo. A vida dele, a arte, a tecnologia, ao tempo dele, certo? nesses eventos que se repetem todos os anos, a gente acompanha é, é, essa grande mensagem at através do Cientec, não só é, nós aqui, que estamos aqui reunidos, tem a, a professora Carmen, é, saiu também já o, o Rizoli, não sei se ele está nos ouvindo, quer dizer tem toda uma esteira histórica, é muito importante dizer isso, nos levando para Mato Grosso, para Portugal, muitas vezes dentro do campus, dentro das nossas salas de aula, dos nossos museus, do MAC, é, acrescentando, agregando, não só generosidade científica, realmente universitária, certo? Mas abrindo novos horizontes. Eu pensei no, no seguinte, além de agradecer a todos vocês, olha, um aprendizado, um dos melhores é, que a gente está tendo nesse período de sabedoria, com gente tão sábia, Ana May, Maria de Lourdes, Certo Risoli, vocês todos que entraram, saíram, e é, desculpe, não, não registrei o nome é, de todos, mas vocês que falaram, eu prestei muita atenção, aliás, eu anotei. É, é, a, a, as falas, os termos-chaves e o tema, sem dúvida, corpo e política, inclusive com aquela maneira concretista como foi colocado, né? O certo é, na, na chamada é muito interessante. Se a gente pensa na extensão da reflexão sobre o corpo, nós não vivemos só com a corporeidade humana, com todos os corpos. Alguém aqui lembrou a questão dos animais. Não existe, certo, o ser humano sozinho. Ele está mergulhado dentro de uma terra, dentro de uma sustentabilidade, é, dentro de um universo, tudo isso está em, em mudança, ou as várias maneiras de abordarmos estão em mudança. Não tomamos banho duas vezes nas águas do mesmo rio. As águas de hoje não serão mais as mesmas que as de amanhã. E nós mesmos somos e não somos ao mesmo tempo. Principalmente nesse momento de pandemia, sairemos todos mudados. Será uma realidade muito diferente. E a ideia para quem está na universidade, que a gente tenha esse espírito universitário de abertura, de visão científica, de conhecimento e de ir ao um encontro. Quando nós lembramos a, a, o, o grande professor, na homenagem que foi feito junto com a professora Ana May, certo? nós colocamos que, para Paulo Freire, a universidade conhe... começava na escola, no aprendizado. E lembrar que, na metodologia dele de alfabetização, o universo em torno era todo recolhido. Olha que lindo. Olha que lindo para todos nós. Quando a gente pensa... Uh, em corpo político, a gente pode pensar na origem do termo, entre as várias origens arcaicas, uma muito interessante em hebraico, que é bazar. Bazar significa corpo, talvez um tanto mais denso do que a maneira que, muitas vezes, nós colocamos no linear. Pode ser uma parte da corporeidade. sentindo no coração, sentindo no fígado, sentir nas entranhas, tudo é corporeidade e que se estende ao universo. E quando a gente se coloca diante de um, uma temática tão bem escolhida, parabéns mais uma vez, Paulo César, sempre genial, corpo político. Corpo que está em evolução, Corpo polis. A polis está em evolução, apesar dela ter um histórico milenar, e está em evolução conosco, está em mudança conosco. Certo? E precisaríamos indagar junto com essa corporeidade, isso foi colocado várias vezes. Olha que lindo por todas as pessoas que aqui falaram, que se colocaram, a, a, como é que esse corpo sente dor, alegria, emoção. Tudo isso está mudando e não, serão, não seremos mais um, os mesmos depois dessa pandemia, o próprio universo não será mais o mesmo. Nós mesmos somos e não somos. E essa polis em, em movimento é muito interessante e a temática também, Paulo César, mais uma vez, uma gratidão eterna. Mais uma vez, que felicidade essa temática, nesse momento, como ela é, é, é emergente, essa mudança toda. Porque vai em encontro a própria ideia mais recente que nós temos de ser humano. É aquele que pensa, isso foi colocado aqui várias vezes, é aquele que se comunica, que dá voz, etc., que se comunica. Para nós que trabalhamos educação e pesquisa, a conclusão da última exposição que foi feita no Museu de Ciência lá em Nova York acrescentava e tem sensibilidade estética. ser humano pensa, é inteligente, faz abstração, se comunica, talvez uma das formas mais abrangentes mais de território livre de se comunicar, seja através da arte, e acrescenta-se, tem sensibilidade estética. Se nós não tivermos a nossa educação, a nossa pesquisa científica, a nossa esteira de conhecimento sem sensibilidade estética, não, não seremos uh, inteiros nem para nós próprios, nem na área de educação, nem de pesquisa, nem científica, nem com a comunicação que se dá, queiramos ou não, que também com as plantas, com o universo, com a sustentabilidade. Olha que coisa linda. Tem sensibilidade estética. Mas o recorte do genial Paulo César, Corpo, Polis, Arte. Ele nos coloca no território livre, do imaginário, da criatividade, do sair do, do limite, da ficção, de todas as linguagens. Aqui se falou de tudo, de dança, de conceito, de pintura, de desenho, de formas, foram colocadas formas maravilhosas aqui. A questão é, é, do ser humano na, na sua totalidade, na sua... Uh, dignidade, certo? E tem sensibilidade estética, está mergulhado no universo. Se a gente pensa no calceio, certo? Com a, a, o dentinho dele de eh, leão, está na nossa exposição, Janelas da Arte, se vocês puderem visitar, certo? Flutua para o universo, caminha-se para o universo. A ficção já nos colocou várias vezes o universo, por causa das poeiras, da poluição, etc., a gente vai ter que criar, talvez, bolsões Entrar primeiro, a imaginação estar lá. A mãe de Einstein, menino indo para a escola, nunca ela falou, vê se aprende alguma coisa, vê se faz perguntas interessantes. Essas questões todas foram colocadas aqui. Vamos fazer perguntas, vamos indagar, será que estou certo? Qual é o caminho? Por onde? Quando a gente fala em polis, é visão crítica, é visão da civilização, mas a civilização também ela se autodestruiu várias vezes. Né? Nós chamamos o século XX, das duas grandes guerras, de século líquido. Progrediu, defendeu a tecnologia e usou tecnologia para holocaustos. Se a gente pega, por exemplo, essa exposição que está sendo mostrada, chamada Janelas de Arte, inspirada no Deloné, inspirada no Mauro, eh, inspirada no professor eh, eh, Mário Chamber, o próprio Portinari, que usou a guerra para falar dos sofrimentos brasileiros, certo? É dizer que também estamos numa guerra com o um inimigo invisível. E se a gente não unir máscaras, cuidados, pesquisas científicas, distanciamento, vacinas, o cuidado com as outras pessoas, a informação, quem está numa universidade, direto ou indiretamente, pública, é extensão. A generosidade é extensão. Foi muito linda a sua palavra em relação... A, os homens de rua são aqueles que foram colocados de lado. Por que, que foram colocados de lado? São inteligentes, se comunicam e têm sensibilidade estética. Não demonstram por quê. Não houve oportunidades. Temos que criar. E um, um encontro como esse, maravilhoso, certo? promovido todos os anos é, pelo Paulo César, com presença de pessoas tão geniais como Ana May, como a Maria de Lourdes, certo? Como o Risoli, que está sempre conosco, a Carmen, que se foi, a minha querida a Alessandra, desculpe não falar o nome de todos vocês, está, eles estão no meu coração, do Lucas. Viu? Vocês é, colocaram hoje um aprendizado, um aprendizado maravilhoso. Foi, um, sem dúvida, um dos encontros científicos que eu mais aprendi Anotei tudo que eu pude anotar, certo? Se eu pudesse, eu teria gravado. Lembrar sempre que a arte fala com metáforas. É uma linguagem muito especial. Metáforas. Certo? Coloco várias coisas no lugar. Certo? É, coloco a, a, a, a gravidez nas deusas mães, nas vênus primitivas. É, coloco frestas certo coloco na, na arte pós-moderna o olhar para o futuro ato, através do Meipi, é, faço a leitura, visito o Claude Monet para fazer o subterrâneo na, lá na ilha é, é, do Japão, certo para que é, essa arte pós-moderna, que é a arte que olha o passado, a dignidade da história da arte, mas lança o futuro. Eu acho que essa questão sustendo sem dúvida, muito, é, sempre muito presente é, no Paulo César, nos lança. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu li sobre a questão do museu aberto, do site específico, ele colocou, Elza, não deixe de ler o destino da arte, o destino nosso, certo? O, de, o destino da, da criatividade. Não somos nada... É, como seres humanos, sem arte, eu diria, nem vamos saber fazer perguntas, nenhuma dissertação, nenhum artigo, nenhum ensaio, se não tivermos essa uh, motivação. Desculpe, eu é, é, fiz a minha esteira rodar além do tempo. Eu quero agradecer muitíssimo... Eu diria, talvez, além de todo esse aprendizado com a Maria de Lourdes... Maria de Lourdes, eu repito a sua visita lá no Museu das Janelas Verdes, toda hora eu falo dos totens. Mas será que a gente entendeu o Jerônimo Bosch as suas metamorfoses? Ele falou através da arte. Quantas teses nós vamos ter que fazer, falar sobre o Hieronymus Bosch? Estamos com o, o, o Marcos, que a gente apelida de primo, atualmente fazendo a tese sobre o Jerônimo Bosch. Viu? Motivação sua. Olha quanta é, é, é, é, que, que emoção imensa a arte produz. Só vamos conseguir sair melhor dessa através da criatividade, através da ciência, acreditar na ciência. A gente pode dizer, talvez, na... É, Fechando aqui a, a esteirinha e a homenagem ao Paulo César. Bazar. Hebraico. Não importa a parte. Sempre se comunicando com o mundo e com o universo. Pode ser uma célula, pode ser o coração, podem ser as entranhas, pode ser as, a língua, ah, podem ser os vários ouvidos. Certo? A, a, a, a, aprendendo sempre. Aprendendo sempre. Então, nós podemos é, é, pensar nesse bazar, polis, certo? Com muita criatividade e torcendo para que a gente tenha sabedoria através da arte, de passada essa terceira grande guerra contra um inimigo invisível, certo? Que a ciência nos ajuda a combater da a saúde, para que sejamos melhores. Mais artistas. Lembrar de dois fotógrafos. Katia Bresson, quando ele ficou na Índia. Olha que sabedoria. O que, que ele quis fotografar com a sua máquina é, tradicional na Índia? Ele quis fotografar o silêncio. Olha que lindo. O fotógrafo com a escrita de luz querendo registrar o silêncio. Se a gente pensa, certo, no nosso uh, grande artista que está expondo uh, atualmente, o Sebastião Salgado, do que, que ele está falando, levando uma mega exposição que felizmente virá para o Brasil, atualmente em Paris? A Amazônia. Olhar cada foto que ele registra da Amazônia é metafísico, é filosófico. São todas as linguagens artísticas. É o céu, é o, é o não verde, é tudo... Vamos pensar em preto e branco, é escrita de luz. Paulo César, desculpe, eu me alonguei. Getem, é que você... Tenha cada vez mais essa generosidade, você, sua equipe, que equipe maravilhosa que você está produzindo e que ela se multiplique. Muito obrigada, muita saúde, é, eu diria muitas ações solidárias. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu só faço isso porque eu tenho vocês junto comigo, se não... Mas só um minutinho, a Lourdes queria falar alguma coisa? Lourdes... Quero agradecer, não tenho que me comparar, por amor de Deus, e muito menos com a professora Ana May, não, não mereço essas comparações. Adorei ouvi-la, como sempre, a Elsa. Em relação ao Bosch, acho que temos que começar a pensar em fazer qualquer coisa em conjunto, porque é, de facto, um pintor absolutamente excepcional. E depois, não quero, de maneira nenhuma, e não vou falar mais hoje, mas não quero deixar de dizer aqui que uma das coisas mais extraordinárias da minha vida aconteceu por mero acaso, porque eu vi um anúncio na faculdade num um congresso que se chamava Cientec. E aí conheci o Paulo, nessa altura o Reinaldo também, e muitas outras pessoas. Um beijo enorme e uns parabéns enormes por isto tudo. E, por outro lado, uma homenagem ao povo brasileiro. Obrigada. São cinco horas a mais aí. São cinco <risos> horas a mais aí. <risos> Exato. Por isso que hoje, inclusive, começou um pouco mais cedo. Hum. Uh, só aproveitando, uh, o Ciantec é aberto a todos. Por favor, falem, participem. Uh, muitos aqui já conhecem, muitos aqui já participaram outras vezes, e quem vem não deixa de voltar, nem que seja só para ouvir e falar de novo. <risos> Mesmo não participando com artigos, nem com nada disso, mas porque não é esse o propósito do Ciantec. Uh, muito além de, de, da produção acadêmica, é o compartilhamento. Né? Então, a experiência que um artista, que um que alguém que pensa na arte, o que pensa poeticamente, pode fazer, uh, não tem comparação. Então, não são seus 150 anos de academia que vão fazer a diferença. É uma das coisas que eu coloco muito. Você tem vontade de aprender? Venha, participe. Eu acho que é essa abertura que faz o Ciontech o Ciontech. Vocês vão ver que nos outros dias... Uh, não tem as falas formais, né? Hoje foi realmente comitê científico, então a gente está conversando, está abrindo para todo mundo, mas no começo a gente passa os videozinhos, vai dar uma média de 15 minutos de vídeos apenas mostrando uh, a dificuldade que alguns tiveram para produzir um vídeo de três minutos <risos> e depois a gente vai conversar. Para caramba, sim, a gente vai fazer todo mundo uh, discutir, ter ideias e enfim, colaborar com o pensamento do outro. A gente só consegue generosidade tendo generosidade na vida. E isso eu tive de sobra. Eu me lembro quando estenderam a mão para mim lá atrás, quando <risos> torceram por mim lá atrás, no mestrado, quando olharam para mim dentro da faculdade, da universidade, putz, dá para conversar bastante e me permitiram fazer uma série de coisas. Então isso eu só posso trazer de novo para cá e fazer cada vez mais. Meus bons trens aqui é o Diga, como eu encho o saco deles, eu sou meio Hitleriano com eles, mas depois eu passo ser bobão, <risos> ser o pai babão de todo mundo. Mas é isso, é esse espaço que a gente aprende a gente faz. Obrigado. Obrigado a todos e, sim, a palavra está aberta. Por favor, falem, por favor, conversem. Ah, obrigado, Celie. Gente, vocês notaram que tem o, o, as conversas aqui, né? Por favor, então, ah, eu que agradeço, era ah, Show, vai fundo, amanhã a gente tem mais. Todo mundo que não tem inscrição, que não fez, todos os participantes inscritos vão receber o, o link. Né, para os um dos outros dias. Uh, quem não fez, por favor, divulgue e a gente vai mandar também diariamente os links. Não divulguem, não compartilhem os links. A pessoa pode fazer a inscrição e assistir. Além disso, tem lá no Facebook também. Então todo mundo está aí, está sendo gravado. A gente vai disponibilizar isso depois. Mas é muito mais gostoso aqui, conversando, mandando perguntas e fazendo todo mundo. Indagar. Ler, rir, chorar. Por que não? Sim, ter um histórico de choro no meio disso tudo. Vou uh, hum, é por hoje, uh, vou jantar. Uh, <risos> e, e amanhã começamos a que horas? Às seis. Okay. Às seis horas do Brasil. Ok? Ok. okay. Mais Sim. uma vez, obrigada. E um beijo a todos. Até amanhã. Obrigado. Alê, você queria falar alguma coisa? Eu vi você levantando. Não, só... Tá, não? Gente... <risos> poderosa. Não, só dar um, uma boa noite a todos. É uma alegria ver uh, as pessoas que eu amo e que eu aprendi uh, muito na universidade estar aqui. A professora Elza Eisenberg, professora Ana May, beijo no seu coração. Maria de Lourdes, Gersoni, Lucas... Gente, só amigos, só energia boa, eu tenho certeza que esse congresso vai ser muito bonito, muito lindo mesmo, a Ayla, todas as meninas aí que eu não tô vendo assim na minha esteirinha, mas parabéns aí pela organização, a Carmen, que eu acho que já foi, né, que já saiu do... do do encontro. Mas parabéns. Eu cheguei atrasada e eu vou dizer por quê? Eu tava montando uma exposição lá no Museu da Cidade, que chama Memória da Resistência, são cinco exposições e vai abrir no sábado. Perdoem uh. o atraso, mas eu espero ver vocês todos lá no sábado às 11 horas, de máscara, com álcool gel, distanciamento. Até já. Tá, mas, é, é, mas é mais um exercício aí que a gente está fazendo. Show! E fazer um pouquinho Posso fazer uma propaganda livro? também, Paulo César? Fale, Nós professora. estamos é, com Janelas da Arte, é uma exposição sobre a pandemia, valorizando a pesquisa, a educação e a sustentabilidade. Ela está com link através do jornal da USP, é o Centro Mário Schember, é, o sítio, o Centro de Integração Tecnológica do Marcelo Zufo Roseli. É, as peças são muito simples, com celular, são registros do cotidiano, são as nossas janelas da imaginação registrando o que está acontecendo. É, se vocês puderem ver, e terá um presencial mais no final do, do ano... Certo? Várias pessoas que estão aqui estão participando, outras têm que ter o puxão de orelha com o Paulo César, que não mandou. Mas eu desculpo porque você ficou acamado, ficou com Covid. Vamos colocar, e, com a coragem de estar aqui conosco. Todos estão convidados a divulgar, a interagir conosco. É, é, aproveitei a, a, a propaganda aqui. Muito obrigada pelo espaço, Paulo César. Imagina, professora, obrigado. eu. Madalena, Magdalena, cuéntame. Bom, bueno, buenas noches a todos. Eh, me disculpo porque apenas cheguei que me hablaste, eu disse, me está hablando a mim. Eu como que não estava segura. Me disculpo por <risos> várias coisas. Primeiro, porque hablo em español e no em português. E sé que é incómodo para vocês, então vou falar súper cortito. Mas fundamentalmente, quero agradecer a oportunidade, además de haber formado parte del del grupo que, que, digamos, el consejo directivo, o lo que se llame, de, de la organización del Ciantec, yo he participado desde hace muchos años, ha sido realmente una oportunidad maravillosa, se ha ido consolidando cada vez más, y creo que su fuerza ahora en términos de los cambios, que toda esta situación que vivimos me ha dado a la comunicación y le seguirá dando, es absolutamente importante y necesario. Adicionalmente, me parece... Que el tema del cuerpo y sus corporalidades y el cuerpo en términos políticos, en términos pues de todas las miles de opciones que hay ahora y las modificaciones, como ustedes ya han expresado, de las corporalidades en este espacio de pandemia y de todo lo demás, es de lo más pertinente. Y como siempre, eh, Pablo César siempre logra tocar unos puntos que son de verdad esenciales en el momento crucial y el cuerpo en este momento sí que tiene sí que tiene para hablar y para decir a pesar de que lo estamos empezando a mirar y a remirar de maneras muy distintas desafortunadamente yo no alcancé a mandar el trabajo que te, quería presentarles pero precisamente era mirar la es decir solo existe nuestro cuerpo en términos del otro son ustedes los que me dan cuerpo cuando me miran Cuando hablan conmigo, cuando hacen interlocución conmigo, si no están, mi cuerpo no tiene importancia. Porque eso es lo que también la pandemia muestra. Gente que, se, digamos, que cambia su forma de vestir, pero también cambia su forma de cuidar y de exhibir su cuerpo. Precisamente por la situación que estamos viviendo. Entonces la pregunta del cuerpo y de la corporalidad se retoma con una enorme fuerza desafortunadamente tengo todas estas limitaciones de hablar en español de no haber tenido la ponencia de lista, tiempo, etcétera, etcétera. Pero sí estoy muy interesada y profundamente agradecida y muy honrada de escucharlos. Y adicionalmente algunas de las caras me son conocidas y me da una profunda emoción de, así sea por una pequeña foto en un pequeño momento, poderlos ver y poderlos sentir y poderlos escuchar hablar. Así que muchísimas gracias. Obrigada. Nada cariño, es muy bueno tenerte aquí. Uh, acuérdate, nosotros com, uh, comprendemos un poco más de, de, de, de español, de castellano, uh, pero bueno, somos todos importantes, somos todos iguales y lo que vale es que estás aquí y puedes hablar. Muchas gracias. Siempre, siempre. Uh, povo que mais? Alguém gostaria de colocar alguma coisa a mais? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Com certeza a semana vai ser maravilhosa, dado o começo de hoje, a gente vai ter muito mais, né? muito mais a discutir, agora cada um com um foco um pouquinho específico. Amanhã a gente começa com o um corpo expandido, né? a ideia do corpo expandido ali vai ser trazer realmente a, a, a arte no campo expandido, mas esse campo vai ser o corpo, esse corpo político, esse corpo que atua e que é atuado e que é atuante e que muda também e que vai estar sempre gerenciando, buscando, tentando, descobrindo novas formas de expandir cada vez mais. Então, uh, vão ser papos muito diferentes, logo depois a gente fala sobre obras sobre o corpo-obra, e promete, essa semana realmente promete, como sempre, o Ciantech só depende de vocês, ao contrário do que a professora colocou, que eu, que eu, que eu, hum, eu não seria nada primeiro sem o meu grupo, sem os meus monstrinhos, <risos> sem todo o pessoal que me dá apoio, e sem vocês, que estão aqui trazendo coisas que realmente eu posso não concordar, <risos> eu posso não saber autores que eu nunca li. Isso é maravilhoso. E eu costumava falar que eu tinha muita sorte porque eu lia todos os artigos antes de todo mundo, né? Dessa vez eu não li, que droga. Tô curioso até agora, mas tudo bem. <risos> Pelo menos eu escutei vocês falando. Gente, perguntas, dúvidas, falem, por favor. Ou a gente saiu por aqui, tudo bem, não tem importância nenhuma. Um brinde a todo mundo que aguentou até agora, que está aqui e vai aguentar a semana inteira com a gente. Isso vai ser maravilhoso. Gente, então tá. Um beijo, obrigado a todos e a gente volta a se falar amanhã. Eu mando o link para todo mundo, ok? Beijos. Graças, carinho.